Vou dar início então aqui às oficinas, essa terceira oficina, né? Como vocês sabem, essa é a terceira edição, né, das oficinas Wikimedia Educação, a, a educação livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. São esses encontros mensais, né, que a gente realiza, é, que o Movimento Brasil realiza, né, todos os meses, há, há três meses, né, e que nós pretendemos continuar também por, por, por vários meses, né? E a ideia é que a gente né, faça esse espaço para que educadores possam conversar, se conhecer, conhecer seus projetos, conversar um sobre um pouco sobre educação, sobre educação livre, sobre plataformas digitais. E, bom, é, eu vou fazer aqui, bom, assim, né, quem já veio nas primeiras duas oficinas já sabe mais ou menos como funciona a lógica, essa terceira oficina também vai nessa mesma lógica, né? Eu vou fazer uma breve apresentação é, sobre o que a gente está fazendo aqui. Depois eu vou pedir para todo mundo aqui se apresentar, é, eu sei que tem bastante gente, então, diferentemente das outras duas edições dessas oficinas, ao invés de todo mundo se apresentar, eu vou pedir a gentileza para quem já se apresentou nas oficinas passadas, é, talvez não se apresentar dessa vez, é claro que se a pessoa quiser, é bem-vinda para se apresentar. Então, se vocês puderem deixar no chat, ah, eu sou uma pessoa nova e gostaria de me apresentar, seria muito legal, né, para que a gente pudesse ter essa dinâmica de conhecer essas pessoas que estão se conectando é, pela primeira vez hoje, tá? E também para diminuir um pouco esse tempo de apresentação, porque acaba sendo sempre muito longo, porque a gente sempre tem mais de 30 pessoas aqui na, na sala, né, do evento. É, então, eu vou começar aqui, e aí depois que eu, que, né, eu fizer essa apresentação, a gente se apresentar. Eu vou fazer mais uma breve apresentação e aí depois eu vou passar a palavra então para os, para os apresentadores dessa edição, certo? Vou compartilhar a minha tela aqui. Espero que vocês consigam ver minhas telas minha tela, no caso. É... Se alguém puder me falar assim, ah, consigo ver a tela, seria ótimo, só para eu ter uma ideia aqui, porque eu já não consigo mais ver o chat nesse momento. Dá para ver sim. Ah, é ótimo, obrigada. Bom, como eu disse, né, estamos aqui na terceira edição do Oficinas Wikimedia Educação, é, eu sou Giovana Fontenelle, sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, é, nessa cargo, né, nessa posição, é, eu cuido de parcerias GLANS, né, que é o acrônimo para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, né, em inglês isso, e também cuido dos projetos de educação, né, nesse papel de auxiliar tanto instituições como educadores nessa, nesse processo, nessa relação com as, com as plataformas Wikimedia, né, isso no caso é, da comunidade em português, né, da comunidade brasileira. E aí, é, bom, essa é a terceira oficina, né? Nós estamos aqui no dia 19 de agosto. A programação de hoje inclui, é, ao invés de duas pessoas, três pessoas apresentando, né? A gente vai ter nesse primeiro momento, até umas 2h20, 2h30, uma introdução e apresentação geral, como eu falei. Em seguida, nós vamos ter a Estela Madruga e a Lilian Viana, é, elas vão falar, né, a apresentação dela será sobre bibliotecas universitárias, Wikimedia, educação, diálogos e possibilidades. É, em seguida, nós temos o Alexandre Montilha falando sobre a comunidade Wikimedia e os programas de educação. E depois, entre as 15h20 e as 15h30, nós começamos as perguntas e a discussão livre, tá? A ideia, como eu disse, é que né, esse, esses eventos sejam momentos de trocas. Então, essa, essa parte final de perguntas e discussão livre é muito importante para a gente, tá? Então, espero que vocês se engajem na conversa. É, eu também gostaria de deixar claro né, que esse evento ele é organizado pelo Grupo de Usuários Wikimovimento Brasil e conta com o apoio do Grupo de Usuários Wikipedia and Education. E agora também, a partir desse mês, é, com o Creative Commons Open Education. Tá certo? É, como eu falei, é, esses são nossos... Uh, é, nossos apresentadores de hoje, né, a Estela Madruga, a Lilian e o Alexandre Montilha. A Estela é da Biblioteca do IME, né? E a Lilian é da Biblioteca da ECA, então, elas vão falar sobre bibliotecas e a relação é, educacional com os projetos é, Wikimedia. E o Alexandre, que também é da Universidade de São Paulo, né, de Bauru, vai falar, então, sobre a comunidade Wiki e educação no geral, tá? Essa é a ordem dessas apresentações. É, e agora, antes de eu né, voltar para falar um pouquinho mais sobre a, essas a ideia dessas oficinas, como eu disse, eu queria que vocês se apresentassem, aqueles que participam pela primeira vez. É, como uma pessoa está né, apresentando pela primeira vez, talvez não é, saiba exatamente como se apresentar, mas a ideia é que vocês se apresentem entre, é, sei lá, 20 30 segundos, falando o seu nome, é, o que que você faz em termos de educação de que instituição você vem se você já teve algum contato com a plataforma wikimedia tá certo é, vou olhar aqui no chat para ver se alguém já é... alguém gostaria de começar ou eu posso chamar algumas pessoas que eu sei que estão aqui pela primeira vez Tânia. Eu posso começar, Giovana? Ah, é ótimo, eu estava olhando justamente para você, que está. Ah. É, então, boa tarde a todos. Eu sou professora Tânia Monteiro, sou do Departamento de Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Curitiba. Sou colega de trabalho do professor Daniel Pigato, que também está aqui na reunião, e imagino que deva ter mais pessoas da UTFPR. E é um prazer estar aqui com vocês, enfim, de conhecer, conhecer essas oficinas, em conhecer o propósito do grupo, e fiquei muito feliz pelo Daniel ter me passado essa, essa dica, e eu estou assim, com bastante expectativa em relação ao encontro com o grupo. Muito obrigada. Que eu que agradeço. É, aqui também a Renata falou que está aqui pela primeira vez. Renata, se você quiser se apresentar. Ah, acho que eu não estou te ouvindo, tá com o microfone fechado. Desculpa, eu sou designer, sou designer educacional e trabalho com educação e tecnologia, né? Terminei uma especialização no UFSCar sobre esse tema, educação e tecnologia, e eu escrevi sobre a Wikipédia como ferramenta educacional. E daí, o ano passado, eu fiz uma... Era para ser uma oficina, mas foi um bate-papo que a gente não sabia mexer, né? Participei de uma editatona no Dia da Mulher. Ah, E, e daí a Alina explicou para a gente como que funcionava no fim, a gente acabou não editando nada. Uhum. Aí agora agora em julho eu participei de outra, é, em comemoração ao Dia da Mulher Negra. E daí lá as meninas me falaram, segue os nossos, as nossas redes, porque sempre tem evento voltado para a educação. Aí esse é o primeiro que eu consegui pegar. Ah, e daí legal. vim conhecer também, vou tentar acompanhar. Legal, obrigada por, pesquisa. por é, comparecer. Eu lembro de você, eu estava nesse evento também. Eu ah, de com você estava? É que eu não liguei minha câmera, porque quem estava apresentando é a Erika, né, que é uma uh -huh. membra do nosso grupo. É, mas eu lembro de você, eu lembro da... Ah, legal. Bem-vinda, obrigada por, por estar aqui. É, alguém mais gostaria de se apresentar? Eu vi que algumas pessoas preferiram se apresentar pelo chat, né como o Valério, que falou que... Ele é professor de ecologia na Universidade Estadual de. Uh, oh, meu Deus, me fugiu. De Santa Cruz. Santa Cruz, né? É isso. <risos> isso. Lembrei da outra oficina. É, o Valério apresentou a nossa segunda oficina. Então, se alguém quiser, pode ir lá na página. Eu vou depois apresentar, mas na página do evento para assistir a oficina que ele deu. É, aqui também o Carlos Frederico falou que ele é. É análise de sistemas da FOB USP e viciada em ler a Wikipédia. Muito obrigada por, por, por comparecer a esse evento. É, alguém mais gostaria de se apresentar? Posso me apresentar? Eu sou o professor Irandi. Eu trabalho com temas da área de gestão de pessoas e comportamento organizacional aqui na na Universidade de Mackenzie. E há uns cinco anos eu já venho trabalhando com a Wikipédia com os meus alunos e... Cada semestre a gente tem publicado umas cinco, seis novas páginas é, sobre temas específicos de comportamento organizacional. Assim. Então eu vinha fazendo isso de uma forma meio é, autodidata e, e aí eu gostei da oportunidade de, de trocar experiências e ver como que, como que o grupo tem, tem desenvolvido isso também. Ah, legal. É, eu já faço um convite então para você entrar depois, né, da sua oficina no nosso grupo no Slack, para ver se a gente consegue conversar lá também, conseguir te ajudar no que for preciso e que esse espaço também dos eventos seja seja isso que você é, está procurando, né? Como eu disse, tem claro a né, essa, a programação de apresentações, mas depois tem um espaço livre para discussão, para a gente conversar e tudo mais. Então é isso. Obrigada, grande por comparecer. É, alguém mais quer apresentar? Olá. Oi, Marisa. Oi, eu tô... Opa, pode, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Ah, tá. Eu sou o professor Maurício, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, amigo e colega, né, do, colega de trabalho e amigo do professor Irandi, né, na unidade de Alphaville, professor da área de finanças e métodos quantitativos, quantitativos e neófito-aprendiz das ferramentas educacionais ah, e estou aqui para ah, ver novos, novos horizontes e novos áreas aqui. Ah, legal. Muito obrigada. É, espero que a gente consiga também te ajudar a descobrir esses novos horizontes, novos ares. Né? É, muito obrigada por comparecer, Maurício. É, eu vi que aqui também a Camila se apresentou no chat. né? Ela fala, sou Camila Medina, designer da USP faço doutorado em design na Unesp em Bauru. Conheço um pouquinho da Wikimedia através do Alexandre e estou aqui para aprender um pouquinho mais. É, deixa eu ver se alguém mais se apresentou aqui. Acho que não, não sei se é perdi alguém é... eu eu queria me apresentar também ah pode oi. Se apresentar oi gente eu sou o Pedro é o Lucas falou ali no grupo inclusive o Lucas participou bastante das últimas eu participei um pouquinho da primeira da primeira oficina mas então queria me, me apresentar eu sou estudante de história na Federal de Santa Catarina e é, eu e o Lucas e a Isabela Tocha uma colega uma colega nossa nós três de Florianópolis, da Federal de estamos organizando o História na Wiki, que é uma página no Instagram, no Facebook, no Twitter, que é justamente para tentar analisar verbetes de história, e enfim, tudo relacionado à história dentro da Wikipédia e falar um pouco sobre a Wikimedia Foundation, os projetos irmãos e, enfim, tudo que está aí. Então, é, é isso. Espero que a gente aprenda bastante hoje. A gente tem tido bastante demanda para falar sobre Wikipédia e educação, então eu estou bem animado para... É, Para ouvir o que, que vamos, vamos aprender hoje Então é isso Obrigada Pedro, é, como o Pedro disse E o Lucas aqui também que eu vi nos, no, no chat Eles têm essa página História na Wiki que é muito legal A gente eu recomendo bastante é, Sigam eles porque realmente eles fazem é, conteúdos muito, muito legais, sempre com umas pegadas novas, tentando fazer com que a gente entenda melhor, né, que as pessoas entendam melhor é, esse, esse universo bastante complexo das plataformas Wiki, ainda mais com educação, né, e no caso deles, ainda com história também, para deixar ainda mais gostoso, né, que história, né, eu, historiadora, sou meio suspeita, mas história é sempre um assunto muito legal. É, bom, alguém mais gostaria de se apresentar? É, não sei se tem mais alguém novo aqui. É, o Daniel está se apresentando também, eu vou ler aqui. É, Oi, pessoal, eu sou professor da, ai, eu não lembro, da Universidade de Tecnologia, eu não lembro, desculpa, você, é, Daniel, eu lembro que você já me falou por e-mail, mas eu não me lembro agora exatamente, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, não é isso, desculpa. É, Estou com um projeto envolvendo mais de 300 alunos, propus que eles façam contribuições ao Wikilivros ao final do curso, por isso estou aqui aprendendo mais sobre edições e Wikimedia na educação. É, o Daniel tem um projeto muito legal, ele, a gente já trocou umas figurinhas por e-mail, é, então, deem uma olhada nesse link que ele passou, porque é realmente bem, bem interessante. É, alguém mais gostaria de se apresentar? Mesmo pessoas que já se apresentaram em oficinas anteriores, não tem problema também se vocês quiserem reforçar algum ponto. Que vocês não abordaram na última apresentação. Fiquem à vontade. Vou dar alguns segundos aqui. Opa! Ah, tem algumas pessoas se apresentando, tipo o João Alexandre Pechansky, né, que é o coordenador do Ic Movimento Brasil, professor de jornalismo na Casper Libero, em São Paulo, pesquisador associado ao CPI de Neuromat. É, também tem o Alessandro aqui, falando que é professor de agronomia na Universidade de Tecnologia Federal de... Como é, é? é, Ah, Federal do Paraná. É, estou preparando um projeto de produção colaborativa de conteúdo livre sobre recursos do solo e da terra. É, muito obrigada, gente, pela presença de vocês. É, não tendo mais ninguém para se apresentar, eu vou então, né, se alguém quiser, claro, pode se apresentar, mas não tendo mais ninguém, eu vou então seguir com a apresentação e com, é, com a, as, a, né, a introdução para as outras duas apresentações, tá? É bom porque aí aqui a gente já está no tempo certinho, não passou do tempo, como nas outras oficinas. É, eu vou então aqui compartilhar minha tela de novo. E fiquem à vontade para continuarem conversando e se apresentando no chat, não tem problema também, tá, gente? Bom, é, só para reforçar, né, quem, quem já esteve aqui nas outras duas oficinas sabe já mais ou menos quais são os objetivos desses eventos, mas só para reforçar para quem né, está aqui pela primeira vez, é, e também, para quem já veio antes, acho que é sempre bom relembrar, né, o nosso objetivo aqui são esses seis, é, o primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é auxiliar quem utilizar né, as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, então, não só professores, educadores, mas também os é, é, próprios é, Wikimedistas que querem se envolver mais com educação, ou até alunos que querem... É, é, não só participar dos próprios dos projetos que educadores e professores fazem, mas também planejar seu futuro, seu projetos futuros de educação nas plataformas Wikimedia. Né? Então, toda essa comunidade, né, é, auxiliar essas pessoas, estimular o uso de formatos alternativos de ensino, e até eu gostaria de reforçar aqui um, um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente, pelo menos eu aqui, né, na, no, no, na posição de apresentadora dessa oficina, não, não, não acho que a gente deva substituir o ensino que a gente tem, né, presencial, acho que ele é muito importante, o papel do professor, mas acho que é muito importante a gente também discutir, estimular outros formatos alternativos de ensino, no sentido de ampliar é, a, a, a forma que o ensino ele é feito hoje em dia, né, eu acho que é, essa... A pandemia do Covid-19 é terrível em todos uh, os aspectos dela, mas também faz a gente pensar em como a gente pode melhorar né, é, a, a diversidade e a ampliação né, da, da, da educação no Brasil e como é que a gente pode utilizar então, plataformas digitais para melhorar né, a educação no, no nosso país. Em terceiro lugar, apresentar um panorama renovado dos programas de educação, né, isso dentro das plataformas Wikimedia. É, também dar vozes, dar voz aos educadores que usam essas plataformas. Né, a gente sabe que, né, aqui é o quinto ponto, né, que é entender as dificuldades, a gente sabe que esse universo é bastante complexo, que às vezes é muito difícil de entrar e de entender tudo o que está acontecendo. Como é um universo complexo, tem muitas opções, tem muito o que se fazer, isso que é muito legal também, porque dá uma riqueza, a essas plataformas, né, são muitas as possibilidades, isso cria uma dificuldade, claro, né, então a gente está aqui para tentar entender e dar voz e ajudar, né, nessa, nesse processo. E aí eu acho que a maneira com que a gente consegue... É, realizar esse objetivo da melhor forma é através desse sexto ponto, né, que é formar uma rede de apoio a educadores, e isso não é só nós, né, do Wiki Movimento Brasil, mas também a comunidade de editores, né, Wiki, eu sei que aqui, né, participando hoje da oficina tem vários deles, eu até, de uma certa forma, peço para que eles também se apropriem desses espaços, para que eles possam é, nos ajudar a, a entender as dificuldades e dar, dar voz a esses educadores, né? Eu acho que né, esse aspecto voluntário dos projetos de do Wikimedia combina muito com isso, né? De criar uma rede de apoio, disponibilizar tempo e apoio para esses educadores, né? E é, essa rede de apoio pode acontecer de diversas maneiras, né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já. Mas antes, eu gostaria só de fazer né, o que é esse é, terceiro ponto aqui, que é uma breve apresentação né, dos programas de educação no Brasil, é, só para vocês terem uma ideia. É, nesse momento, né, se vocês clicarem nesse link, né, nesse link encurtado, clicarem não, desculpa, porque aqui, né, não dá para clicar na minha tela, mas se vocês digitarem esse endereço encurtado no navegador de vocês, vocês vão entrar numa página, no, na ferramenta Outreach Dashboard, em que esses números aqui vão aparecer, né, então a gente tem, dentro dessa campanha que a gente fala, né, que são os programas de educação Wikimedia no Brasil, nós temos 185 programas com mais de 4 mil editores, foram mais de 118 milhões de palavras adicionadas, mais de 300 mil referências adicionadas nesses programas todos, é, todos esses artigos que foram criados nesses programas de educação nesses projetos de educação foram visualizados mais de 78 milhões de vezes, é, mais de 113 mil artigos foram criados foram editados, desculpa, e 64 mil é, criados e 55 mil imagens é, né, imagens ou vídeos, né, né, qualquer item multimídia, foram enviados ao Wikimedia Commons. Né. E, geralmente, as plataformas usadas para esses programas de educação são a Wikipédia, né, que é o mais tradicional, que todos vocês aqui conhecem, Wikimedia Commons, o Wikidata, que é um banco de dados aberto do, do, das plataformas Wiki, é, o Wikilivros, a Wikiversidade, que é onde fica a página do nosso evento, né, oficial do nosso evento, que eu já vou apresentar também para vocês melhor, e o Outreach Dashboard, que é esse próprio... É, o próprio lugar que tem esse link encurtado aqui, né, e aí essas, esses projetos de educação também às vezes, por vezes, acontecem em parcerias com museus, bibliotecas e outras instituições educacionais, acadêmicas e de patrimônio, né, de cultura e de guarda, por isso até que hoje a primeira apresentação, que é da Estela e da Lilian vai justamente falar um pouquinho sobre isso né? e na, na oficina passada, na segunda oficina nós também tivemos é, a participação da Solange de Lima né? que foi até o começo do ano agora, a diretora do Museu de Ipiranga para falar um pouquinho sobre também é, esse aspecto das instituições de guarda, né, instituições de patrimônio, nos projetos do de mídia e Educação. Né. Então, fica aí o convite para vocês também assistirem as, os eventos passados. E, como eu falei, também temos essa rede de apoio, que é o principal... É, a, a, a principal atitude e atividade dessas nossas, desses nossos eventos é essa rede de apoio que a gente realmente quer formar, que a gente quer ajudar a formar, que a gente quer fomentar, né, e aí o lugar que essa rede de apoio se concentra, é, na verdade são dois lugares, mas o principal deles é a página das oficinas Wikimedia Educação na Wikiversidade, também tem o Slack, é, que é um espaço, né, a plataforma Slack que é uma plataforma para né, conversas de uma forma um pouco menos, né, não é que nem o WhatsApp ou o Facebook, é mais no sentido é, um pouco mais formal, mas não deixa de ser um lugar bastante aberto né, para a gente conseguir conversar. Então, caso você não esteja lá ainda e queira entrar nesse Slack para a gente conversar, que é né para estimular, é, novos projetos, para que você tire suas dúvidas ou exponha o seu projeto e as suas ideias, é, nos envie um e-mail, ou então deixe aqui no, cha no chat o seu e-mail que a gente adiciona você nesse, nesse Slack. Né? E aí eu queria aqui, ah, só parar durante um segundinho, para eu apresentar para vocês rapidamente o portal das oficinas Wikimedia Educação. Né? Então, é, se vocês acessarem esse link encurtado, né, w tvj vocês vão conseguir entrar aqui, então, na página das oficinas do Wikimedia de Educação na Wikiversidade, que é uma dessas plataformas da, da, dos projetos Wikimedia, né? E aqui na página é, inicial, vocês vão encontrar o objetivo dessas, desse evento, né? Dessas, é, dessas oficinas, né? Aqui tem as informações sobre página de discussão, grupo no Slack, também tem a informação de que essas oficinas são gravadas e disponibilizadas. Também aqui tem a política de espaço amigável, que é uma coisa sempre muito importante em todo o evento que o Wikimovimento Brasil realiza, né, organiza. Tem mais algumas informações de contato, caso você esteja querendo entrar em contato com a gente. Tem as informações de organização e apoio, claro. E aqui do lado tem né, as informações da próxima oficina, né, que no caso é hoje, na, da oficina anterior. Né. E tem algumas fotinhas aqui de membros do nosso grupo é, participando de eventos físicos sobre educação. Né? Só para vocês verem que nós também fazemos um trabalho físico, né? não só remoto, como uh, atualmente. E aí, clicando aqui em oficinas anteriores, vocês conseguem achar a, as páginas de cada uma das oficinas que já aconteceram. Né? Então, como eu disse, tivemos uma primeira que foi com o Liralcio Girardi, da Faculdade Casper Libre, da Universidade, São Caetano, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e com a Flávia Varela, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os dois fazem programas de educação muito legais, é, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, é, entender um pouco mais sobre o que, que eles falam. A Flávia fala que tem um, é, um projeto de história, né, que até o pessoal do História na Wiki é, veio de lá, e o Liralcio tem né, em comunicação e sociologia. Na segunda oficina nós tivemos o Valério Andrade de Mello, né, que está ali na Universidade Estadual de Santa Cruz, e a Solange Ferraz de Lima, que, é, que era do Museu Paulista e é do Departamento de História da Universidade de São Paulo também. É, e que, né, como eu disse anteriormente, traz um pouco essa relação de instituições de guarda é, com as plataformas Wikimedia, que é um, realmente uma coisa bastante importante e relevante, tem se tornado cada vez maior nos últimos anos, né, como essas instituições é, podem auxiliar com a educação, né, com o ensino, com a difusão de informações educacionais e de pesquisa dentro das plataformas, né, e ainda mais na Wikipédia. E aí tem a página né, da terceira oficina, imagino que... É, a maioria de vocês já devem ter olhado né, para essa oficina de hoje, mas só para vocês saberem que aqui tem todas as, as informações. Depois que essa oficina acabar, a gente vai colocar os slides e o vídeo da oficina aqui também, caso vocês queiram assistir. É, temos aqui uh, né, um resumo, uma apresentação sobre nossos participantes de hoje. É, de novo, a política de espaço amigável, mais algumas informações e o material de divulgação, tá? E aí, duas coisas muito importantes, que são essas duas páginas aqui, né, de materiais, é, eu, vou, eu gosto de reforçar isso, porque aqui nós temos, então, os vídeos das oficinas, né, vão, esse local vai ser o local em que é, a gente vai, que vai convergir, né, todos os materiais desse universo, desses eventos, então, os vídeos, todos eles estarão aqui, os slides das apresentações, alguns materiais de apoio, é, a gente frequentemente recebe e-mails pedindo materiais de apoio. Então, aqui é um lugar em que a gente vai reunir alguns dos que a gente acha mais legais. É, logo mais, também, nós do Wikimovimento Brasil estamos atualizando é, esse Wikipedia de AAZ, Wikimedia na sala de aula. E também alguns vídeos. Né, eu sei que, às vezes, a gente prefere um, um, um recurso multimídia né, para ensinar a gente a mexer e a entender o universo. Então, logo mais, a gente vai colocar aqui também alguns vídeos para para ajudar nessa, nessa, nesse entendimento, né? E aí tem o material de divulgação das oficinas anteriores, aqui. E aqui, por último, uma página bastante importante, que é a de participantes. É, eu peço para quem tem conta Wiki, é, por favor, é, assine essa página para a gente saber que vocês estão interessados é, nesses eventos, e aí sempre que a gente for fazer as nossas novas oficinas e até eventualmente outros eventos do Wiki Movimento Brasil, a gente entra em contato com vocês para anunciar que esses eventos estão acontecendo, né? E também outras novidades, né, que é esse local para que uh, né, a gente saiba que você realmente está é, interessado e já está conectado com as plataformas do Wiki de alguma maneira, né? E aí, para quem não sabe como faz para assinar, a maneira de assinar é, você estando logado na sua conta, você vai aqui em editar código-fonte. Aí vai aparecer essa página aqui. E aí você vai até o final dessa página. Então, na, quase na última linha aqui, né? Antes do para se inscrever, insira, né? que aqui embaixo são outras informações. E aí você coloca um jogo da velha e simplesmente é, coloca... Deixa eu ver se vai funcionar aqui no meu computador. Opa. Coloca isso daqui, né? ou então você pode simplesmente copiar o de cima. É, aqui no, na Wikiversidade não aparece automaticamente a, a, o negócio de assinar aqui. Né? Opa, não foi. Ui. Meu computador não tem esse assento direito, gente, desculpa esse código direito aqui. Muito obrigada. Então, é isso que vocês colocam. Geralmente, nas outras plataformas, tem uma, uma partezinha aqui que você simplesmente aperta e ele assina. É, mas aí você pode colocar esses símbolos, né? Esses quatro símbolos aqui. No meu computador, eu não, simplesmente não consigo colocar eles, porque eles não existem no teclado. Então, eu sempre utilizo... É, aqui a, o, né, o, o atalho né, mas aqui na universidade não tinha não tinha reparado peço desculpas e aí vai aparecer aqui o seu usuário e o momento né, a hora o dia que você assinou isso vai ficar aqui então guardado tá certo é, ah tinha aqui também né, eu poderia ter copiado desculpa gente enfim é, bom e aí depois você né, aqui você salva né, publica a edição e aí está salvo E aí, essa é né, a, nossa, a nossa página né, do, nosso, do nosso evento, né, nosso, é, nosso portal, que a gente chama. É, vou continuar aqui. É, como eu disse, também né, as gravações estão disponíveis lá nas, nas várias páginas né, das de cada uma das oficinas, mas também na página de materiais, mas também está no YouTube, então caso vocês queiram... É, assistir todas as, as oficinas anteriores e essa quando ela sair vocês podem clicar aqui nesse, clicar no digitar esse link encurtado é, que vai para a categoria no Wikimedia Commons onde todos os vídeos estão ou então esse link encurtado para uma playlist que a gente criou no canal do YouTube do Movimento Brasil em que estão todas as, todos esses vídeos das oficinas wikimedia educação né? aqui também tem um link encurtado para quem quiser para a página de materiais disponibilizados né? É, como eu disse, temos aqui, né, só para vocês terem uma ideia, né? O vídeo da primeira oficina, né, com, com os professores que eu já mencionei para vocês, e aqui também o vídeo da segunda oficina, né? Esse daqui, no caso, é o vídeo no Wikimedia Commons da primeira, e esse daqui é o vídeo no YouTube da segunda. Né? Só para vocês entenderem que todos os materiais estão realmente disponíveis, tá? É... Mais uma vez, eu forçando para vocês assinarem aquela página no portal, que para a gente é muito importante, mas também gostaria de, de pedir para vocês um favor, né, uma, uma gentileza, é, de preencher um formulário é, que eu criei. É, já passei esse formulário na oficina passada, é só um formulário para a gente entender o público que está participando dessas oficinas, é, e o que, que vocês desejam ver nessas oficinas, quais que são as ideias que vocês têm, eventualmente até é, oferecer a sua presença como um apresentador nas próximas edições. E, aliás, esse é o meu próximo ponto, né, porque nós queremos, é, a partir do mês que vem, mudar um pouquinho a lógica dessas oficinas. Né? A gente viu que tem funcionado essas duas apresentações em cada uma dessas oficinas, mas a gente queria é, trazer mais educadores que estão entrando com novos projetos nas plataformas, né? Então, caso você tenha um projeto novo e queira apresentar, é, nós é, abrimos esse espaço para vocês, né? Então, entre em contato com a gente pelo, por esse endereço de e-mail, né? Wmnobrasil, arroba wmnobrasil Ou então no meu e-mail também, no meu e-mail, né? geofontenelli, Algumas pessoas já entraram em contato. É, que então a gente pode abrir esse espaço para vocês para falar um pouco sobre o seu projeto, né? De 15 a 10 minutos ali, uma apresentação é, para você falar um pouquinho, nos contar o que você tem achado, o que você tem feito, né? É exatamente esse espaço é que a gente consiga né, dar voz a esses educadores que estão fazendo projetos diferentes. É, nas próximas oficinas, é, como eu disse, a gente quer esse espaço né, para vocês participarem, então caso você também queira falar sobre isso no Slack, ou preencher o formulário falando sobre isso, fica à vontade, tem essas três opções, mas também há a opção de é, é, falar por e-mail, e aí, caso você só queira continuar participando, sem apresentar nada, é, daqui para frente a gente vai continuar entrando em contato por e-mail e fazendo a divulgação nas redes sociais, claro, mas só para delinear e reforçar que vai precisar de uma inscrição prévia nesses né, eventos, né, como tem já acontecido, e que aqueles que já participaram e que já foram convidados alguma vez através do calendário do Google, eu sei que o Google é uma plataforma complicada, mas né, que a gente tem conseguido usar no momento para fazer essas oficinas um pouco mais abertas e diversas, né, é a plataforma é que a maioria das pessoas ainda tem contato, né, então é, esse convite vai ser sempre atualizado através do calendário, então vocês vão sempre saber das próximas oficinas, tá bom? É, e aí, agora, eu vou convidar, então, a Estela Madruga e a Lilian Viana para fazerem as apresentações dela, e em seguida, o Alexandre Montilho. É, obrigada, aqui, eu deixo de novo o meu e-mail e meu usuário wiki para quem quiser entrar em contato comigo, e só para né, deixar aqui, no dia 16 de setembro, já é a próxima oficina, né, sempre na terceira quarta-feira do mês, então, é isso, eu vou, então, abrir espaço aqui para a Estela e para a Lilian, Meninas, muito obrigada por é, terem topado, participar dessa edição, é, as duas elas fazem, além de serem né, a Estela a Bibliotecária do Instituto de Matemática e Estatística da USP e a Lilian da Bibliotecária da é, Escola de Comunicação e Artes da USP, elas também tem um projeto Glam Week, né, de galerias, uh, bibliotecas, arquivos e museus com o Wiki Movimento Brasil. E aí elas vão contar um pouquinho sobre o trabalho que elas têm feito e como que isso conversa com as plataformas Wiki. E é isso. Abro, abro agora espaço para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim. E aqui a apresentação está aparecendo. Sim. Ok. Então, boa tarde a todos. É, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Giovana, né, e do Wiki Movimento Brasil, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o início das ações é, que nós estamos fazendo no contexto de bibliotecas universitárias, Wikimedia e educação. Bom, eu sou a Estela, Eu, como a Giovana falou, eu trabalho no Instituto de Matemática e Estatística da USP, sou bibliotecária, e vou dividir essa apresentação com a Lilian Viana, que também é bibliotecária e trabalha na Escola de Comunicações e Artes. O meu instituto, a sigla é IME, e a, o Instituto da a Escola da, da Lilian é ECA. Então, pode ser que às vezes a gente fale só a sigla e para não ficar confuso, eu já estou explicando logo no início. Para a gente é comum e às vezes a gente esquece disso. Bom, é... a gente começou a trabalhar com esse universo da Wikimedia a partir de duas oficinas é, que aconteceram no ano passado, lá no Instituto de Matemática, no IM que, inclusive, foi a própria Giovana, a instrutora, ela fez duas oficinas chamadas, chamadas de bibliotecários wikipedistas. E aí, nós convidamos todos os bibliotecários da USP a participarem dessas oficinas, e o interesse e a adesão foi grande, as pessoas se interessaram bastante, e tanto que depois disso, eu divulguei uma oficina que o Wiki Movimento Brasil fez, sobre o Wikidata, que foi o Wikidata Lab, e algumas pessoas que participaram dessa oficina de edição da Wikipédia para bibliotecários elas também foram participar do Wikidata Lab. E depois disso, é, a gente conversou, né, eu conversei com esses bibliotecários interessados, e a gente queria muito fazer algo nesse universo da Wikimedia, mas a gente não sabia direito como fazer e de que forma. E eu conversei com o João Pechansky e aí ele me motivou, nos motivou a entrar no, no universo de projetos Glam da Wikipédia. Então a gente começou a, a conhecer, o que, o, né, saber o que, que se tratava esse Glam, né? Esse, o, o universo de projetos GLAM, que, que é muito conhecido no exterior e aqui no Brasil ainda não tem nada, não tinha nada. Agora a gente está começando com projetos de bibliotecas dentro do GLAM. É, já tinha projetos em museus, mas é, em bibliotecas ainda a gente não tinha visto nenhum. Então, a gente está começando agora né? nesse projeto deixa eu passar aqui, essa aqui é a página do nosso GLAN, de Biblioteca USP. nós criamos em julho deste ano, então é bem recente, a parceria foi oficializada com o ICI Movimento Brasil pela Biblioteca do IME, da ECA, e a Biblioteca da FAO, que é a Faculdade de Arquitetura, está em andamento também no termo de parceria. Então, quem quiser interessar, se interessar em acompanhar as nossas ações, as nossas atividades, pode participar também, como membro do Glam. Pode se inscrever na página, assim como a Giovana mostrou na página do Wiki, Wikimedia Educação, também dá para se inscrever na nossa página do Glam. Bom, e o que que a gente vai fazer, né, com relação ao Glam? A nossa ideia é partir de dois dois eixos aí da nossa área de, de bibliotecas universitárias. O primeiro eixo seria o de acesso à informação. A gente quer permitir o acesso à informação de qualidade, né? E o que, que essa informação de qualidade. A gente quer que seja uma informação com precisão, né, que não contém erros graves, pelo menos, uma informação completa que apresenta todos os fatos importantes sobre aquele determinado assunto, aquele determinado tema, e uma informação confiável, que possui métodos, citações, fontes referenciadas, e a famosa avaliação entre pares, né, e como que a gente vai fazer isso? Por meio dos nossos acervos das bibliotecas, então aquilo que a gente conseguir dar acesso, seja por meio de metadados ou pelo documento completo, né, a gente quer, esse é um dos nossos grandes objetivos. E aí o outro eixo seria a educação e informação, que entra bastante na parte do, da, da, do papel do bibliotecário quanto... É, mediador da informação, então a gente quer fazer parceria com docentes em sala de aula, onde a gente pode fornecer o um suporte técnico na, na plataforma da Wikipédia e desenvolver ações educacionais na, nas áreas, na, em sala de aula mesmo, nas disciplinas, utilizando a Wikipédia, então a gente vai, vai dar o suporte para o docente, vai auxiliar na pesquisa e o docente vai ser o curador, a gente vai entrar num, numa atividade aí que valoriza os saberes informacionais e atitudinais das pessoas, né, a gente quer agregar valor aí ao, ao pensamento crítico, né, a resolução de problemas, a síntese, a pessoa vai saber pesquisar, vai fazer uma pesquisa em fontes confiáveis, e vai gerar também uma série de habilidades como comunicação, criatividade, a questão da cultura digital, porque querendo ou não você está trabalhando com conteúdo na web, e a linguagem enciclopédica, né? que é uma linguagem expositiva. Então a gente quer entrar nesse campo também. Eu vou falar um pouquinho, vou dar alguns exemplos do que a gente quer fazer no primeiro eixo com relação ao acesso à informação, né? Quais são as possibilidades de ações que a gente está começando, que a gente está pensando e algumas a gente já começou a desenvolver. Aqui é uma imagem é, de rede de colaboração entre autores. Da, a gente pegou os autores da Universidade de São Paulo só para ilustrar. O que, que a gente quer fazer? É, nós pretendemos alimentar a plataforma Wikidata, que daí não é a Wikipédia, mas tem tudo a ver também, porque é tudo interligado, né? Inclusive, o Wikidata, ele é uma plataforma de dados linkados abertos e... Com isso, a gente tem múltiplas possibilidades para trabalhar. E o bibliotecário, se tem uma coisa que sabe fazer, é organizar a informação. Então, a gente tem, por exemplo, um catálogo com toda a produção intelectual da universidade, onde nós fazemos um trabalho, assim, criterioso, precioso, é, indexamos a produção intelectual de uma maneira adequada, e a gente quer... Disponibilizar tudo isso que a gente faz no catálogo da universidade, a gente quer disponibilizar no Wikidata. E vai tornar público, vai dar mais visibilidade para a produção. E, por exemplo, áreas como humanidades e artes, que geralmente não são representadas em base de dados comerciais, que, que fazem esse tipo de leitura bibliométrica, de produção científica, elas podem ter muito mais visibilidade numa plataforma como essa, né, de visualização. É, além disso, tem mais milhares de respostas que a gente vai poder dar utilizando as ferramentas de visualização do Wikidata, né, mas esse é o um, é um primeiro, é um início de trabalho, né, que é disponibilizar o perfil, dos docentes e pesquisadores da universidade, principalmente das nossas unidades, vamos começar com, como piloto nas nossas unidades, e, e também a produção desses pesquisadores e docentes. A gente também quer é, dar visibilidade a um acervo que não está na web ainda, né? e que a gente pode deixar na web, que a gente pode tratar essa informação no Wikidata também, e disponibilizar o documento, propriamente dito, em formato digital, na, no Wikimedia Commons. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um documento que já tem disponível, e a gente quer fazer isso, por exemplo, para uh, uma revista que tem lá no Instituto de Matemática, que é da década de 40, e essa revista foi encerrada na década de 70. Ela não está em lugar nenhum, só está no nosso acervo, e a gente tem todos os fascículos, todos os artigos dessa revista, e podemos disponibilizar, porque foi editada por docentes do IME, então a gente possui essa licença para permitir o acesso, esse vai ser um trabalho super interessante. Então a gente quer fazer isso não só com essa revista, mas a gente vai fazer com muitos outros materiais disponíveis, né? É importante lembrar que a USP tem 48 bibliotecas e de diversas áreas, então, cada comunidade atende as especificidades, cada biblioteca atende as especificidades da comunidade, então, vai ser muito interessante trabalhar com esses diversos materiais e tipos documentais. Aqui tem um outro exemplo que é da área de, da ECA, né, que é de comunicações e artes, que é a questão dos objetos tridimensionais e audiovisuais. A tese propriamente dita dos alunos, ela pode ter esse formato, ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser um material audiovisual. E a, a Wikipédia né, vai, vai proporcionar com que esse, vai fazer com que esse material seja visualizado e tratado de uma maneira muito diferente do que nós fazemos nas bibliotecas. Então, ele pode... A gente pode apresentar o áudio, a gente pode apresentar dados em cima das imagens. Tudo isso tem ferramentas e tecnologia para que a gente consiga trabalhar melhor na Wikipedia. Então, esse também é um outro foco aí do, de ações das bibliotecas. Bom... Agora eu vou interromper a apresentação e vou passar para a Lilian, porque ela vai falar um pouquinho do outro eixo. Só vou trocar aqui rapidinho, gente. Um, cinco segundos. Estão vem na minha tela? Sim. Bom, eu tava... Então, eu vou... Eu vou falar rapidinho, se eu der umas olhadas aqui para o lado, desculpa, eu vou olhar às vezes para o celular para não me perder no tempo. Bom, eu vou apresentar para vocês como que a gente tem pensado um pouco essa relação da biblioteca universitária com a Wikipédia é, no âmbito da formação do estudante, especificamente do estudante universitário, que é, enfim, é onde a gente está tá inserido. E como a Estela já antecipou aqui para vocês, é justamente nesse sentido que nós temos pensado na possibilidade da biblioteca universitária prestar um suporte para o docente desenvolver ações com esse universo Wikimedia, seja Wikipédia, seja Wikidata. Então, como é que a gente está pensando essa ação? O docente ele é quem entra com todo o conteúdo intelectual, ele entra com toda a questão, enfim, da produção do aluno, da escolha do que vai ser trabalhado e com todo esse... Enfim, esse papel pedagógico que é do docente, relacionado ao conteúdo, ao conhecimento, e a biblioteca vai entrar como suporte para as ferramentas, tanto com esse suporte para o uso de certas ferramentas de gestão da atividade, que eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para frente para vocês, como também com o suporte é, ensinando os alunos a utilizarem essas ferramentas e prestando um suporte para que eles desenvolvam as suas ações, né? Usando essas ferramentas, sem que isso se configure num, num medo, num, enfim, num trauma, uma coisa que às vezes bloqueia pelo novo as pessoas. Uh, então, a gente quer entrar com isso, só que... Uh, qual que é a questão aí para a gente? É fazer uma parceria no sentido de puxar o aluno para uma relação com esse patrimônio informacional que a biblioteca disponibiliza. Então, uma ação nesse sentido, que a biblioteca se coloque também fazendo oficinas para que os alunos aprendam a utilizar esses recursos informacionais que a biblioteca oferece e para que eles ampliem os repertórios deles, né? ampliem essa relação com, com esse patrimônio científico que as bibliotecas é, disponibilizam e que é deixado à margem, na, em grande parte do processo de formação, de uma grande maioria dos estudantes, assim. Uma grande maioria dos estudantes termina a graduação lendo só a bibliografia básica do curso, é o que eu tenho que ler para passar de ano. Muitos entram na biblioteca uma ou outra vez, às vezes só vão na biblioteca quando tem que fazer um tcc E a ideia desse contato com a biblioteca, né, não é nesse sentido de ah, ir nesse espaço da biblioteca somente, mas a gente está pensando justamente na importância de ampliar o patrimônio informacional, o patrimônio científico com o qual eles entram em contato. Então, é, a ideia vai muito nessa direção, não é só prestar um suporte técnico para as ferramentas, mas fazer isso como um movimento de ampliação dos repertórios dos estudantes. E, claro, também entrando com essas questões que a gente tem uma... Uh, por formação, né? assim, por dever de ofício, eu acho que a gente consegue entrar com essas questões, que ajudem o aluno a entender que a informação é um processo, então, essas dinâmicas de desenvolver determinados saberes informacionais, de identificar a confiabilidade da informação, uh, a questão da autoridade, tudo isso o bibliotecário pode colaborar com o professor, ele pode ficar com essa parte e o professor desenvolver as, as outras atividades, a... Eu acho que a gente acha que assim dá para fazer um trabalho mais, talvez assim, que não fique tão pesado, né, para o pro professor, porque realmente é muita coisa mesmo para. que é o que oferece pelo que a gente tem visto, e aí às vezes assim vai rolar uma. enfim, acho que o caminho fica talvez um pouco mais fluido, assim. É, aqui a gente colocou um exemplo de uma ação que alguns bibliotecários fazem, sobretudo num contexto internacional, na verdade, né? Esse exemplo aqui é de uma bibliotecária dos Estados Unidos é, que faz uma ação com os estudantes, né? Eles chamam de ações instrucionais com os estudantes a partir do universo da Wiki. Então, é, esse público que chega até a biblioteca, ela vai pegar e vai trabalhar. Isso é uma possibilidade, isso é uma estratégia de atuação, é interessante. Mas o que a gente acha que é o mais interessante realmente é o bibliotecário trabalhar como professor para garantir de alguma forma que a biblioteca faça realmente parte da formação do aluno, né? E aí nesse sentido a gente acha legal que essas ações se desenvolvam nos semestres iniciais do curso envolvendo a biblioteca, nesse sentido que eu falo, para que a gente garanta que desde o início do curso desse estudante, ele entre em contato né, com, com a biblioteca e ele passe a fazer o uso desse universo de uma forma mais, é, mais orgânica, de forma consistente ao longo da, da graduação dele e não somente no último ano, quando o professor pede o, o TCC. Ah, então, isso aqui a gente tem pensado dessa forma. Uh, além disso, também é, existe essa possibilidade das bibliotecas é, fazerem esses eventos mais pontuais, como são as editatonas. Eu acho que eu passei aqui o meu slide, ele estava devagar, pronto. É, a biblioteca ela pode fazer editatonas assim, envolvendo a comunidade acadêmica, então são esses eventos mais pontuais, mas que são bastante significativos também. E como a biblioteca tem enfim, ela se desenvolve, né? ela existe a partir de um campo do conhecimento, ela tem bastante conteúdo ali para para ser propulsor de criação de verbetes para serem trabalhados e que a gente supõe que sejam é, temas que vão interessar as pessoas, porque são temas relacionados às áreas que, que elas estu é, escolheram estudar. né Aqui é um exemplo dessa oficina do IME também, que aí que a Estela pontuou no começo, que foi essa oficina do Wikimovimento que ocorreu lá no IME. E a gente trouxe até aqui para mostrar isso, que assim, é, é uma ação, assim, acho que, sei lá, duas horas que você fica ali, é uma coisa muito pontual mesmo, mas foi a partir dessa ação pontual que nós nos envolvemos e desenvolvemos esse GLAM. Então, por mais pontual que seja, para algumas pessoas é significativo, de alguma forma, e mobilizações Então, é, essas ações são bastante importantes de acontecerem. Né? E a gente também pode fazer essas ações junto a, a, aos bibliotecários, às bibliotecas, enfim, não só a biblioteca universitária, né? tem todas as bibliotecas públicas aí também, que seria bastante interessante uh, conseguir entrar nesse circuito. Uh, outra coisa que... Meus slides estão devagar. Outra coisa que a gente fez recentemente, a, o, o João, do, do IK Movimento Brasil, ele entrou em contato com a Estela falando que a Silvia que é uma pessoa lá do México, bibliotecária, que desenvolve conteúdos, né, materiais instrucionais sobre a Wiki, é, e, entrou em contato, queria saber o que era é esse Glan a Estela entrou em contato com ela, a gente se fez uma troca de contatos para fazer parte dessa rede, que é uma rede que é, produz e partilha materiais instrucionais sobre a Wiki, né, e é muito legal porque a que foge do idioma inglês, que pela minha percepção é o idioma que que domina aí quando a gente busca os materiais instrucionais. Então isso aqui também mostra para a gente, eu acho, uma outra frente de atuação que a gente pode ter, né? Seja em diálogo com a sala de aula, com os professores, seja também nesse universo, enfim, né? Mais autônomo, sem sem relação com a sala de aula, mas de criar materiais instrucionais e compartilhar esses esses materiais. Eu acho que tem tem bastante coisa que a gente pode fazer nesse universo e, e ampliar isso para a comunidade. Uh, bom, onde que a gente está atualmente assim com as nossas ações com o GLAM? É, a gente está desenvolvendo agora uma, uma oficina, né? a gente está trabalhando em duas frentes de oficina, a gente firmou uma parceria com uma docente da ECA, para desenvolver ação, né, então ao longo, do... e vai ser nessa perspectiva que eu falei, então ao longo do curso ela vai entrar com essa parte do conteúdo intelectual, do acompanhamento pedagógico dos alunos e a gente vai prestar todo o suporte técnico para que as ações se realizem nesse universo da, da Wikipédia, então isso é uma coisa que gente, isso já está acontecendo, a gente já está conversando para que isso é, comece. É, fora isso, a gente também está organizando uma oficina sobre Wikidata para as equipes das nossas bibliotecas, para apresentar um, um, um pouquinho disso que a gente tem visto e tem aprendido sobre Wikidata. É, e aí, para ambas essas ações, né, que como a, a Giovanna bem pontuou no começo, a, a gente está inserida num GLAM e... É, a gente tem todo o suporte da Giovanna, a gente faz mil perguntas para ela, ela responde todas as mil perguntas que a gente faz e ela dá todas as orientações também de como a gente fazer da melhor forma né, essas ações. E aí nesse universo aqui que a gente está trabalhando, então a gente já criou assim, algumas ferramentas é, é, de gestão do que está sendo feito mesmo. Né? Então a gente vai usar o Outreach Dashboard, que é o que a Giovanna até mostrou lá no começo, né, para mostrar as ações da, da Wikiducação. Então, a gente criou essa página de controle, que é muito legal, então a pessoa se inscreve, a gente acompanha quem se inscreveu, a gente acompanha o que foi editado, a gente acompanha a quantidade que foi editada, enfim, basicamente igual a Giovana mostrou ali é para a gente no começo, é uma coisa que a gente também vai fazer, então a pessoa se inscreve e a gente acompanha tudo que está acontecendo. Então... É, é, é bastante interessante isso para a gente ver não só de um lugar quantitativo, numérico, mas para a gente ter uma dimensão do que está sendo feito uh, efetivamente. Isso é uma página, é uma página mais assim para quem está gerindo o processo, né? essa é a minha percepção. E aí, além dessa página para a gente que está gerindo o processo, a gente faz uma página para a saída da informação para quem está participando dessa ação para as pessoas envolvidas. Então, aqui no nosso caso, eu dei um print de uma parte da tela, a gente cria essa página da, da oficina, e aí a gente pode colocar as tarefas para as pessoas realizarem, a gente já pode colocar quais são os verbetes a serem trabalhados, a gente pode colocar os tutoriais para as pessoas, enfim, utilizarem. Pode colocar links. Então é, é um material, é um lugar bastante bacana a partir do qual as pessoas podem começar, né, e se reportar para desenvolver as ações. E todo to, todo esse universo ele fica vinculado ao nosso Glan. Então não está solto na Wikipedia. A gente não tem que ficar salvando 500 links no nosso Drive a gente consegue ter tudo isso vinculado a partir do nosso GLAM e se localizar com todas as ações que a gente vai desenvolver. Bom, é, basicamente é isso que a gente tinha para contar para vocês. A gente está bastante, assim, a gente está, acho que, numa fase bem embrionária ainda. E acho que a mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, né, desse lugar nosso de bibliotecário e de biblioteca universitária, é colocar essa, esse lugar do apoio do bibliotecário. Então, professores professores né, construam com os bibliotecários, às vezes tem alguém aí que trabalha em universidade, trabalha, não sei, é, escola técnica, talvez mesmo uma escola, enfim, uma escola, enfim, de educação básica que possa ter biblioteca, raríssimo, mas pode ser que tenha, né? Uh, entre em contato com esse profissional da instituição em que vocês atuam para ver se ele não se dispõe, eu acredito que muitos vão se dispor sim, a desenvolver... Ações nessa perspectiva A gente deixou nossos contatos aqui Quem quiser entrar em contato com a gente Fique à vontade Caso alguém aí pensou Nossa, que legal Vou falar isso para o bibliotecário da minha instituição Se quiser passar o nosso contato Para a pessoa da biblioteca Da instituição de vocês A gente está Enfim, a gente está super disponível Para ajudar Bom É basicamente isso que eu ia falar eu Não sei se eu falei muito rápido Eu fiquei com medo de me perder no tempo Mas é isso, gente. Obrigada obrigada pela escuta, obrigada pela troca. É, funcionou super bem, vocês falaram muito bem. Obrigada pela, pelas duas apresentações conjuntas, Estela e Lilian, foi ótimo. É, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou deixá-las para o final, né, no momento das perguntas e da discussão, é, que aí a gente responde todas elas de uma vez. E vou, então, abrir aqui é, o espaço para o Alexandre, né? Ele está aqui, Alexandre. Se você quiser, então, conectar o seu é, slide e não sei se é, isso mostrar o seu vídeo. É, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ter concordado é, é, em participar dessa oficina. E, então, te passo aqui a palavra, Alexandre. Ah, só pra, né, apresentando o Alexandre novamente, o Alexandre Montilha. É, ele é da Universidade de São Paulo, né, no campus Bauru. Uhum. E a, a apresentação dele vai ser, então, a comunidade Wikimedia e os programas de educação. É isso. Obrigada, Alexandre. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? normalmente? Um Sim. Então, tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, Giovana, do João, e a oportunidade de estar participando dessa terceira oficina, né, das quais eu já venho acompanhando desde a primeira. E após, assim, um contato inicial, né, é, é, e algumas conversas com a Giovana, é, a gente, imaginei que seria interessante trazer para essa oficina alguns tópicos que estão pertinentes a, aos programas de educação envolvendo o dashboard, é, essa plataforma, mas do ponto de vista de como a, a comunidade, ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente a participação desses, desses, desses estudantes que estejam engajados nos programas, e como o, o instrutor ou facilitador, ou até mesmo o professor do curso, ele pode é, utilizar é, desses conhecimentos e quais recomendações ou políticas específicas do lado da comunidade do, e quais, quais guidelines da, da Wikipedia em si de outros projetos irmãos podem muitas vezes fazer uma diferença e, e se tornarem bastante importantes em respeito à retenção desses usuários, né? porque o que a gente observa muitas vezes, é, pelo menos em alguns dos programas nos quais eu participei ou auxiliei diretamente, é que em muitas situações, as pessoas participam, né, os estudantes eles se motivam muito inicialmente, e após várias intervenções, várias contribuições, eles abandonam o projeto, né, ou então se circunscrevem a edições e participações pontuais específicas dentro de um tema, dentro de um contexto, sem explorar a, as potencialidades da plataforma, sem a outros projetos irmãos, e muitas vezes porque eles, é, muitas vezes por falta de é, de apresentação desses recursos e outras vezes em razão de problemas que eles encontram, certos empecilhos, é, algumas questões relacionadas à receptividade e que acabam é, muitas vezes desmotivando esses usuários, esses, esses, esses estudantes a se enveredarem por outro por, por outros rumos, né, explorar mais outros temas dentro da plataforma. Então, primeiramente, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar minha tela. Vou é, desligar aqui a minha câmera para facilitar um pouco a conexão, certo? Só um minuto, por favor. estão vendo a apresentação? Alguém poderia dar um feedback rápido para mim? Conseguimos ver, sim. tá está aqui. Sim. Obrigado. Imagina. Então, o tema escolhido nesse sentido foi, então, a comunidade, a Wikimedia e os problemas de educação. Por quê? Porque o objetivo é explorar e discutir brevemente algumas políticas, algumas recomendações que podem ser adotadas, né? Porque eu imagine que a maioria dos participantes... Hoje, né, eu até peço para Giovana ou alguma outra pessoa me corrigir, caso eu esteja enganado, mas eu acho que a maioria, talvez, é, desses participantes que estão na oficina de hoje sejam ou professores ou pessoas que não tenham um contato com a plataforma de tão longa data ou cujo envolvimento está mais relacionado à questão educacional. Seria isso? É exatamente isso, Alexandre, é exatamente isso que você certo. Não, Eu sei que tem, nós temos vários é, Wikimedistas ilustres, alguns aqui, como o João comentou, né? o Ixocartos até comentou ali, né? ele é um deles, mas assim, eu, o objetivo foi mesmo trazer algumas informações para esse público que imaginei que fosse majoritário mesmo nessa oficina, nesse sentido, conduzir a apresentação. Então, eu vou começar é, eu sou Tatiana apresentando brevemente a questão dos problemas, programas de educação, perdão. Todos esses programas, invariavelmente, pelo que eu tenho observado, é, o, os estudantes, eles são introduzidos por uma... Um, antes de eles iniciarem as atividades, eles passam por um treinamento que em muitas situações se assemelha se com aquilo que é abordado no edita né? Ou seja, eles vão... De início, é, serem apresentados a questões, alguns guidelines de familiarização com a plataforma, as políticas é, de situação, de verificação, né, de referenciação, a questão relativa à pesquisa inédita, princípio da parcialidade, o que a Wikipédia não é, o que já é um favor. E isso que quem observado é o que acontece na maioria desses, tre desses treinamentos, desses programas no dashboard e também muitas vezes é, não muitas vezes não na maioria das vezes o editor a utilização do editor visual acaba sendo um ponto nevrálgico, vamos dizer assim né, desse início desse contato inicial desse público com a plataforma né? então eles vão aprender a utilizar o editor visual né, embora quem seja mais um pessoal mais ou desculpe prefira editar o código diretamente, né, estão aqui inclusive, mas essa é a alternativa que é apresentada em geral para os estudantes. Todas as questões pertinentes à formatação, que a gente chama de Wikificação, né, Wikipédia, esse é um, termo, um dos primeiros que a vão ter contato, e a questão também do cordo ortográfico, de não modificar variantes idiomáticas de uma versão para outra e vice-versa, e... O que é apresentado também são essas possibilidades em termos de conteúdo que eles podem realizar. Né? Então, isso vai desde a expansão de conteúdo, da de criação de novos critérios, e aí em muitas situações é apresentado a ferramenta de tradução, né, que a gente habilita lá nas preferências, consegue usar esse gadget, é, a questão da referênciação, e alguns princípios editoriais inerentes ao princípio da parcialidade e da verificabilidade, porque eles vão estar diretamente relacionados ao uso do editor, quanto a inserção de referências, quanto a criação de links externos de um artigo para o outro, né e, e assim por diante. Também são apresentadas várias regras simplificadas, né quanto de, qual a função ah, de, de, cada, de, de cada... qual que é a função específica de cada uma dessas guidelines, como ela deve ser usada, né? quais devem ser os objetivos oficiais, esse, esse primeiro contato, ou seja, se ele for começar uma página, se, ele for, se o objetivo for então apenas só formatar um artigo, ou categorizar, ou não sei. É, vários é, programas eles acabam tendo um foco mais específico ou na criação de conteúdo, ou na tradução, ou então na wikificação, que seria a melhoria das páginas. Alguns são mais voltados apenas à referenciação, que é o que eu tenho observado, e esses programas que têm um foco específico é aqueles em que nós temos observado, é, guardadas as devidas proporções, melhores resultados, do que aqueles que se propõem a trabalhar em todas as vertentes. Mesmo porque em muitas situações, é, esses programas, é, essas campanhas no dashboard, elas estão ligadas a disciplinas, de cursos de graduação ou de pós-graduação que tem um tempo específico para ocorrer, tem uma janela temporal limitada, certo? Então, nessa circunstância específica, é, e dentro, dessa, de, de, dentro dessa delimitação temporal, muitas vezes uma abordagem mais abrangente ou conglomante acaba não tendo, para a gente tem observado, acaba não apresentando os melhores resultados. Nesse sentido aí, os, os facilitadores, em conjunto com os professores, tendem a buscar melhores estratégias dentro das guidelines disponíveis para é, enfatizar aquilo que vai ser trabalhado, seja a referenciação, seja a expansão de conteúdo. Né? Eu já participei, por exemplo, de, uma, de, uma, de, um, de um programa no qual, é, no qual o objetivo era apenas realizar traduções. Foram realizadas apenas algumas traduções e aí o foco foi na, na observância quanto a algumas políticas mais específicas que seriam mais relevantes para aqueles aspectos. Outros, por exemplo, né, é, se beneficiaram muito desse, desse tutorial, está disponível nesse link que vocês estão observando na apresentação, que é quando o programa ele é focado na melhoria e na unificação desses conteúdos. Então, aí a gente tem um melhor, melhor é, resultado com essa estratégia específica. E nos programas que são mais voltados para a referenciação, a gente busca abordar bastante o né, princípio da verificabilidade e essa questão, e por de, em decorrência também o princípio da imparcialidade, a questão do peso né, do, dos argumentos, é, a, a, e não só a questão das referências, mas que muitas vezes, isso não, é, não acontece de má fé, principalmente o estudante que está tendo o primeiro contato com a plataforma, ele não se atém para a questão do enviesamento do conteúdo, e isso não é uma questão de certo, como eu mencionei. É, é possível mesmo você enviesar determinada, ou defender determinado ponto de vista, não intencionalmente, apenas pela questão de você não dar o devido peso, né, ou abordar com um devido mérito, de determinado vertente científica em detrimento de outra, ou tá, ou, ou apenas não incluir determinadas informações, né? Então, o que a política preconiza é que você é, traga ambas as abordagens e dê direito, inclusive, ao contraditório, desde que é, exista um embasamento robusto. Em, em, em referências confiáveis. Isso é uma, uma falha que eu tenho mudado, principalmente por parte de alguns facilitadores, é, e iniciar até mais a, a questão da referenciação em si e abordar superficialmente essa questão da imparcialidade, mas apenas do ponto de vista de não incluir uma opinião op op op pessoal né, na redação científica. Mas eles se esquecem dessa questão do peso e da proporcionalidade dos argumentos. Isso é algo que acaba fazendo bastante diferença na qualidade do trabalho é, desses programas, que envolvem a melhoria do conteúdo. Em muitos casos, é, eles recebem um guideline como esse: né, uma, quais são as políticas, que as recomendações principais a serem observadas. E isso é bastante importante também. Não que isso não seja relevante, isso deve ser sim, com certeza é abordado, de preferência sempre, né? mas não, não como vocês vão ver mais adiante, a gente não pode se ater especificamente a esses pontos. Então, aqui é no dashboard, tem uma, uma, uma outra questão que eu tenho notado que em muitas campanhas, em algumas campanhas né, das poucas que eu participei, é, tem sido bastante satisfatório, é, essa, essa abordagem, essa aclimatação quanto desse público iniciante, quanto esse conceito do process, né, que envolve a, a, a, a junção das palavras fraude e absence, que é multidão e especialização. Porque na maioria dos casos, esses usuários eles não entendem né, como é, uma isso pode ser, parecer até algo muito simples ou algo muito... Óbvio, para a gente que tá, já tem um certo, um, uma certa familiaridade com a plataforma, mas para esse público iniciante, eles não têm é, muita noção de como o trabalho que se propõe, seja ele independentemente de qual foco, ou expansão, ou melhoria de conteúdo, ou criação de novos verbetes, que esse trabalho é sempre um trabalho não definido. Então, que ele nunca vai ter uma versão final daquele, daquele verbete, daquele daquele, ou daquele daquele conteúdo que ele está expandindo, e essa questão de como terceiros podem, inadvertidamente, mesmo sem serem solicitados, e esse é o conceito do um trabalho em comunidade né, uma plataforma aberta como o Wikipedia, de como esses terceiros podem colaborar, mesmo sem ser solicitados, naquelas na, naquele conjunto de verbetes que foram definidos pelo facilitador e professor para que aquele grupo de estudantes ficassem responsável. Então, na maioria dos casos, eles ficam surpresos e perplexos com essa interferência né, de usuários, muitas vezes usuários, é, é, usuários conhecidos da comunidade que interferem, na maioria dos casos, felizmente, de forma positiva para a melhoria desse conteúdo. Então, é, abordar com é, relação a esses alunos os meios, tipo, alguns meios de comunicação que a plataforma dispõe, como a esplanada, a central de notificações e, e outras páginas de discussão específicas né, que promovem, que, que, que levam é, esse trabalho, essas páginas, tornam, mais elas, tornam essas, esse trabalho mais evidenciado para a comunidade, isso reduz, de certa forma, a surpresa desse grupo de estudantes e, ao mesmo tempo, os deixa mais próximos desse contato com a comunidade real. Porque muitos desses estudantes eles estão acostumados a trabalhar em ambientes que também é, utilizam esse conceito de produção colaborativa, mas ambientes controlados, como é o caso de ambientes virtuais de aprendizagem, o né? Moodle, aquele antigo Taleduc, e outras plataformas. Só que quando a gente transporta isso para um outro recurso educacional aberto, que pode que a Wikipédia pode ser utilizada como esse conceito, nesse sentido, é, esse ambiente não controlado, ele traz variáveis que, que precisam ser administradas não apenas pelo, pelo professor pelo facilitador, ou seja, os estudantes também, previamente, ao início, da, do, do trabalho a ser desenvolvido por ele, é importante que eles tenham um conhecimento desses mecanismos da, que a plataforma dispõe, e não apenas das políticas pertinentes a conteúdo e aos processos editoriais. Isso é o que tem feito bastante diferença e tem uma possibilidade de, uma possibilidade de ser abordada nesse sentido. Essas políticas e recomendações, em geral, da plataforma, a maioria dos casos, são globais, ou seja, elas se aplicam pra, não só para a Wikipédia, mas para todos os seus projetos irmãos, entre os quais os temas comuns, o Wikidata, que foi comentado no chat agora há pouco, o dicionário, a Universidade, o Wikiversity, que é um projeto que como uma plataforma de suporte para as atividades educacionais, a ser disponível para os projetos de como notícias, o Sursing, enfim. Mas a gente também tem algumas é, algumas é, políticas que são mais específicas a alguns projetos, né, que seriam as políticas locais. Nesse caso, eu vou abordar um pouco a questão da política de privacidade, e isso tem também é, impacto direto na atuação, pode ter um impacto direto na atuação desses usuários, né? Principalmente, isso já começa pela forma como eles vão registrar a conta é importante que eles saibam que eles têm a opção de não registrar o e-mail Ou eles podem mesmo registrar o e-mail, que é o que é recomendado E é importante saber que, edições, é importante que eles saibam que as edições anônimas são possíveis né? Não são só as então, é possíveis, mas o projetos e mais importante também é a questão da retenção dos dados, porque a maioria não tem é, noção de que muitos dos dados, eles são retidos pela plataforma. Só um minutinho, pessoal, preciso só dar uma pausa aqui. Desculpa, tem alguma notificação aqui na minha tela. Então, retomando. Muitos desses dados, eles são retidos, e isso é para o próprio benefício dos usuários e da comunidade, mas é direito também desses usuários que eles tenham conhecimento sobre quais são essas informações que são é, armazenadas pela, pela Fundação, pela Wikimedia Foundation, se isso é feito de forma temporária ou permanente e o, o porquê, quais são os motivos para que isso aconteça, certo? Então eu vou abrir aqui brevemente na, na página da política de privacidade e... Um ponto importante para informar para os usuários é a questão dos interesses IPs, né? que mesmo que quando eles registram a conta deles, que isso é uma é uma questão relevante, essa informação ela fica retida e ela pode ser, ela, ela é temporariamente armazenada e isso é utilizado não só para aprimorar a própria experiência de usuário, mas sim para evitar abusos né, por parte de usuários mal intencionados e ao mesmo tempo preservar e garantir a integridade de pessoas que só estão ali com objetivos é, definidos e com a intenção de agregar a comunidade. Então o user, user, ah, a gente informações dos navegadores que naturalmente são coletadas, todos esses dados eles são armazenados para apresentação temporariamente, podem ser retidos, são retidos por um tempo determinado e são utilizados para esses fins. Agora, é direito do usuário ter conhecimento disso e decidir se ele pretende ou não se identificar, isso significaria criar uma conta para participar das campanhas, né? é importante que isso seja logo de início apresentado para, para os estudantes, porque é uma, uma, uma coisa que é pertinente é, de fato, a privacidade deles e ao, e ao modelo de retenção dessas informações, né? Um outro ponto que eu também gostaria de abordar com vocês são os cinco pilares, que muitas, é, em muitas, em muitas, na maioria dos casos, isso é abordado de maneira transversal ou inerente mesmo às próprias políticas que são apresentadas de edição, mas existem alguns pontos, né? como, por exemplo, o que a Wikipédia não é, e isso é algo importante, né, que tem que ser apresentado, é o primeiro pilar, né? Então, muitos usuários, eles têm a ideia, logo no início, de que a redação de um verbete, embora ela guarde muitas semelhanças com, outros, é, com outras experiências prévias que eles tenham tido com a redação de um texto jornalístico, com a redação de um paper, um artigo científico, é importante que eles tenham conhecimento de que existem diferenças diferenças basilares ali, desde a questão da sessão introdutória, que isso é um ponto falho que muitas vezes eu observo que não tem sido abordado nessas nessas campanhas, e aí a gente tem um resultado, mesmo que em página de testes, mas aqueles verbetes que têm uma sessão com o nome de introdução e assim assemelham ao artigo científico. Então, isso, não, não é isso o objetivo, porque é a referência primária que esse público tem, então isso é algo importante a ser ser observado. E outra questão é pertinente às páginas de discussão, né? e, e a possibilidade de uso com parcimônia desses mecanismos de discussão, que eu vou abordar logo em seguida. Né? E a questão da gestão, né? Apesar de toda essa aparência de falta de. de a organ... primeira, a primeira vista, de falta de organização, né? Por ser uma, uma comunidade horizontalizada, a Wikipédia, por outro lado, ao mesmo tempo, não é uma que Então, existe todo um processo de gestão né, de, de membros da comunidade que estão envolvidos nesse processo e que é importante que os usuários tenham conhecimento disso mesmo. Até mesmo para muitas situações, saber a quem entrar os meios de entrar em contato ou de obter alguma ajuda para algum problema que esteja enfrentando, né, páginas de pedidos, né, pedidos... Administradores, solicitações específicas, café dos programadores, onde eles podem solicitar a criação de algum template, de algum de algum módulo específico para o conteúdo que esteja sendo trabalhado, certo? Então, esses são pontos importantes a serem abordados que eu tenho observado principalmente em algumas das, das campanhas dos programas. Esse é um outro tema que a gente já comentou anteriormente: o princípio da a questão dos, dos direitos autorais é algo importante, pelo menos, porque a maioria não tem essa noção. Né? Embora exista, até mesmo é, aqui levando em conta a questão do Commons, né, que é o repositório, mas embora exista um wizard, que muitas vezes é apresentado, mas, mas os estudantes não sabem especificamente qual licença escolher, embora ele facilite muito esse aspecto. Então, assim, abordar as principais licenças, as diferenças quais são os direitos que são reservados a eles, a cada situação, o que deve ser feito em, em termos de obras derivadas a partir dos carregamentos que eles realizaram, não só desses carregamentos de material audiovisual, mas também do texto, né? a questão da autoria compartilhada, isso é importante é, que seja abordado. Tem uma pergunta do, do João aqui, Alexandre, qual o papel da página de testes como ser usada em programas de educação? Certo, então, João. A página de testes, a gente costuma utilizar bastante, né? A página de teste do usuário, aqui, se eu consigo abrir para vocês, eu uma conta específica para essa campanha, então se vocês vierem até aqui, vocês vão observar que todos têm essa página de testes vinculada à sua conta. Porque a estratégia que a gente tem é, principalmente nas campanhas que são voltadas à criação de novos conteúdos, é o uso da página de testes até a finalização desse desse verbete. Né? Enquanto ele não estiver concluído, revisado, não, enquanto não estiver passado pela revisão, tanto do facilitador, que no caso é o é membro da comunidade com mais experiência, quanto do professor envolvido, e até mesmo de interferência de outros membros da comunidade, não estiver adequadamente para ser movido para o domínio principal, a gente procura manter todas essas edições e essas intervenções numa página de testes, para que não existam, pra, no sentido de minimizar possíveis problemas com membros mais experientes da comunidade e também, ao mesmo tempo, para facilitar para o estudante né, e torná-lo mais seguro, no sentido de que ele não precisa se preocupar tanto, é, pelo menos de início, em observar todo aquele arcabouço de políticas e recomendações que ele recebe e muitas vezes, na primeira vista, não faz tanto sentido para ele. Então, utilizando essa página de testes, né, e aí, numa estratégia combinada com o dashboard, a gente pode atribuir, em um caso de grupos de alunos, né, escolher a página de testes de um estudante específico e realizar a atribuição pelo próprio dashboard da mesma forma como a gente atribuiria, atribuiria um vernet para os estudantes através dessa, é, através da plataforma dashboard, a gente atribui a página de testes, e assim que é finalizado, o conteúdo é movido para o domínio principal. Então, essa é uma estratégia que é, que é abordada, que a gente tem abordado, e tem, ao mesmo tempo, que dá mais segurança para o estudante, evita problemas e pequenos conflitos com outros membros da comunidade, no sentido de, de não termos é, usuários iniciantes sem experiência nenhuma fazendo edições de boa fé no domínio principal, mas que podem ser potencialmente danosas, mesmo que, mesmo que não intencionalmente. Então, eu não sei se era isso que você queria que eu abordasse, João, ou se eu preciso é, especificar mais alguma coisa. É, era isso mesmo? Perfeito, então. Obrigado. Então, vamos continuar, continuando aqui. A é, questão das licenças que eu abordei. Ah, isso é muito importante, a questão das normas de conduta e a utilização das contas múltiplas, né? Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença, embora não seja uma política, é, não, é, não seja uma política relacionada a, a conteúdo, mas ela pode implicar na, no fator de retenção desses usuários. Então, é importante que essas questões que sejam apresentadas logo de início, em conjunto com as outras políticas de educação, para estudantes, porque muitos não têm essa noção, principalmente a questão do, do uso indevido dos espaços públicos. né? Diversas situações, quando o, o aluno ele tem a sua edição revertida, né? isso no é um cenário no qual ele já esteja trabalhando no domínio principal, a primeira reação dele, em muitos casos, é reverter essa edição. E isso pode tanto levar a uma guerra de edição, que seria uma disputa, e resultar em bloqueio dele, né? ele seria bloqueado por desconhecimento dessa, dessa, dessa política. Né? A, a, quem não sabe, uma guerra de edição é uma reversão num período de 24 horas, no qual você, se você reverter mais de três vezes a edição, mesmo que você esteja justificando no, no, no sumário de edição, contando, inclusive, a edição inicial, se isto ocorrer, as contas envolvidas estão sujeitos, sujeitas a bloqueio, porque isso danifica o histórico, danifica desnecessariamente o histórico de edição do verbete. Então, essas questões, é importante que sejam abordadas e também quem buscar ajuda. Né? Então, a gente tem as páginas de pedidos, por exemplo. Né? Página de pedidos administradores e, e outros membros da comunidade, no qual esses usuários podem solicitar é, intervenções, até mesmo aqui nós temos a página de pedidos de guerra de edição, os quais o usuário pode, com os administradores, reportar possíveis problemas. Né? Aí também vai a questão da orientação dos usuários quanto a não a, quanto às boas práticas de edição. Obrigado, Jovane. É, eu não tenho mais muitos slides, não. Eu só vou mais abordar esses pontos e no final apresentar uma visão de alguns é, de alguns projetos que nós temos trabalhado e aí eu já encerro. Tudo bem? Obrigado pela lembrança da relação ao tempo. Então, essas páginas, porque em muitas situações o usuário por falta de conhecimento ele acaba abusando do espaço público, ou seja, ele, ele, ele Além de ele correr na guerra de edição por desconhecimento, ele manda uma mensagem para outros usuários né, que ele conhece, certo? Então, aí, nesse caso, ele acaba fazendo uma certa forma de canvasse, né, de convocação devida. Isso é algo que é importante que seja abordado. Um outro, um outro problema é ele conhecer os quais são os administradores, começar a pedir auxílio indiscriminadamente a todos os administradores, no, no, no, no sentido de tentar resolver uma disputa editorial, e ao mesmo tempo que ele utiliza a página de discussão do artigo, ele manda mensagem para os outros, para os outros colegas, é, inclusive nas páginas de discussão de cada usuário, então tudo isso configura um abuso de espaço público, então uma orientação mais centrada no sentido de, das boas práticas de convivência, das normas de conduta, é, da, de como evitar discutências editoriais. Né? Tem também a questão de que muitos acreditam que os administradores têm uma responsabilidade editorial acima, né? uma responsabilidade específica, o que não é verdade. O, a discricionalidade de, do, do, do, dos usuários que têm essas funções administrativas, ela se restringe a questões técnicas e implementações de decisões da comunidade, e não, eles não têm nenhuma prerrogativa no sentido de resolução de disputas editoriais ou mesmo de disputas de conteúdo, então isso é importante que esses usuários tenham conhecimento, né? Porque muitas vezes também o usuário acaba sendo bloqueado. isso eu já observei em campanhas, né? Isso faz bastante tempo, mas aconteceu, e aí o usuário, o que ele fez? por desconhecimento, criou uma conta alternativa, né, um Slack Puppet, que a gente chama de fantoche, ou seja, ele evadiu o bloqueio, foi bloqueado novamente, né, e isso teve um bloqueio ampliado, ou seja, causou um problema ainda maior. É, e, lógico, poderia ter havido também essa questão específica um pouco de bom senso por parte do administrador, no né, caso de dos treinamentos renováveis, mas nem sempre é isso o que acontece. Então, é importante que é, o, o, o novato, ele, o estudante, ele tenha essa visão, né, e a questão do consenso, que é um princípio base na arquipédia, é importante que ele também seja exercitado tanto pelo facilitador, quanto pelo, pelo professor, principalmente, que esteja envolvido nessa atividade, no sentido de, da organização. Então, assim, evitar Aquele tipo de delegação de funções que parte de cima para baixo. Né? Porque nós, é importante lembrar que nós estamos trabalhando no contexto de produção colaborativa, numa comunidade que é horizontalizada por excelência. Né? Então, é, isso é importante que também esteja no âmago, né, no conceito do próprio programa, né, de, do próprio objetivo dessa disciplina que está correlacionada com a atividade na Wikipédia. Isso faz é bastante diferença. É, essas questões são evidentes a ah, ah, mecanismos automatizados ou semi-automatizados que existem para patrulhamento, mudanças recentes, reversões. É importante também que o usuário tenha conhecimento disso, né, estudante. Muitas vezes ele, a edição dele acaba sendo repetida, pode até ser um falso positivo, isso pode ser feito por um robô, ou muitas vezes por, pelo fato, a edição dele é narrada por um filtro de spam, ou até mesmo por um filtro de edição. E ele acha que sofreu um bloqueio, que ele fez alguma coisa errada. Então essa questão mais técnica também sobre como que é pertinente ao funcionamento da interface é importante que ela seja abordada. E também é, essa tecnologia também de, é o ORS, né? que é o acrônimo para Object Relation Database Service, importante que também tenha conhecimento, não no sentido de discutir o funcionamento do político, ou dos gadgets ou dos serviços, mas é, existe uma intervenção, é, existem diversos gadgets que utilizam dessa, esse conceito de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, máquina para implementar, é, implementar ações automáticas ou semi-automáticas no sentido de preservar a qualidade de edição Qualidade do verbete e dos tópicos que estejam relacionados a, nesse, nesse sentido. Certo? Então, é apenas uma abordagem aqui superficial, o que eu gostaria de mostrar para vocês, que provavelmente vai ser minha última fala, é o funcionamento de, de alguns robôs e testes que utilizam é, esse recurso, né? que no caso foi uma experiência na Wikipédia em inglês, no contexto da área de odontologia então a gente tem esse, esses verbetes da área categorizados tanto por relevância quanto por qualidade e também a gente pode ter uma combinação e isso também e essa essa e essa estratégia pode ser adotada inclusive na construção de novos projetos né e projetos ou I projetos dentro de outros I projetos mas que também podem se beneficiar esse tipo de levantamento de informação para traçar uma estratégia né, para que o estudante, é, no contexto de um programa voltado para a expansão e melhoria de conteúdo, para que ele consiga definir é, escolhas específicas, ou seja, né, ou por relevância ou por importância, qual vai ser a melhor estratégia para ser trabalhar naquela disciplina, né, e como isso pode, pode ou não ter um impacto maior no resultado. Então aqui, algumas páginas a gente consegue é, por propriedade ou mesmo por relevância, esses artigos. Aqui tem alguns exemplos, a gente começa a falar pelas classes. Né, e aí, alguns desses artigos, os né, que tinham na, nessa situação específica, não engano, foram escolhidos que tinham maior eh, relevância, mas apresentavam a melhor a menor qualidade. Então, o objetivo daquele programa era expandir alguns conteúdos dentro da, área da odontologia e ampliar a visualização, a seleção de referências eh, desses verbetes a partir de fontes eh, confiáveis, a partir do PubMed e outros repositórios que foram utilizados. Então, essa foi uma estratégia que a gente utilizou no ano passado. Certo? E aqui são várias aplicações que utilizam existem, né? que utilizam esse recurso. Né? Não estão habilitadas por completo em todos as, ah, os projetos, muitos têm diferentes níveis de utilização da tecnologia, mas, em geral, ela é utilizada tanto para o combate ao vandalismo ou mesmo patrulhamento de modificações recentes. E, nesse caso, que eu abordei especificamente né, desse, desse, dessa campanha para a questão da qualidade e da relevância das páginas pode ser utilizado no sentido de obter métricas para que a gente tenha o um melhor resultado dentro de um programa específico, dentro de uma campanha. Então, eu acho que meu tempo já se esgotou, né? Se eu não estou enganado, é isso, Giovanna? É, sim, a gente já está um pouco, com o um tempo um pouco apertado, porque ainda temos as perguntas e a parte de discussão. Você tem ainda certo. muito? Eu vou... Não, é, esse, esse tópico que eu nem ia abordar, eu acho que eu vou só é, parar de compartilhar aqui um minutinho, vou pular para a apresentação final, que é o tema que eu queria abordar com vocês. Só um minuto, por favor. Sim. Aliás, gente, se vocês já quiserem ir aí pensando e elaborando perguntas aqui para o chat, eu sei que algumas já foram respondidas. Voltando aqui à apresentação, então eu só gostaria de, só gostaria de mostrar para vocês, é, essa é uma das campanhas que está em andamento, né, no qual eu estou envolvido, ela é uma campanha do Ano Mundial do Som, ela vai até o final do ano e ela está acontecendo em, em, em, em Wikipedias em nove idiomas diferentes. Então, quem tiver interesse sobre temas relacionados à área de saúde, à a luz de saúde ocupacional, e quiser participar e se inscrever nessa campanha, é, se inscrever nesse programa, perdão, é só escanear esse QR Code, né? e automaticamente você, é, você já está participando da campanha. Um outro ponto, é, que eu queria finalizar, é que eu fiz um levantamento né, sobre o, os programas que, que têm sido desenvolvidos na USP, porque esse é um resultado que nós temos mais recente, né, isso eu tinha verificado ontem, então tem um, um certo, é, certo peso, a gente percebe que tem, isso no último ano, principalmente nesse ano de 2020, depois, após a pandemia, principalmente. É, o número de programas e andamento da Universidade de São Paulo ou em participação eles aumentaram bastante né? e isso é algo bastante positivo então a Wikipédia passou a ser vista de fato como é, um recurso educacional aberto válido e o qual vale a pena de fato investir, se investir e aqui são as estatísticas que eu ia deixar para o final, mas a Giovanna já mostrou no início né? que seriam de todos os da campanha do, do Movimento Brasil, de todos os programas envolvidos. E, no mais, só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, o convite da Giovana e do João, e eu fico agora à disposição para perguntas, considerações, né, ou alguma colocação, ou sobre algum ponto que eu poderia, que vocês gostariam que eu abordasse, se, caso seja, obviamente, do meu conhecimento, e é isso, é um prazer poder responder para vocês. Certo? Obrigado, pessoal. É, Alexandre, muito obrigada pela sua apresentação. Ela foi ótima. Ela até criou um, um buzz, uma conversa aqui no chat. É, eu acho que ela foi especialmente especial e importante para é, usuários ou educadores que estão interessados é, a, a começar mesmo o, esses programas de educação, né? Deu um norte deu um panorama bem completo do que é a comunidade, como se portar e tudo mais. E aí eu acho que aqui, né, então já, já, no tempo que eu fiquei falando aqui, já tem algumas perguntas. É, eu peço só a gentileza para eu abordar as perguntas da Lilian e da Estela primeiro. E aí a gente segue eu de novo. Confesso cara. que eu não consegui acompanhar todo o chat. Em alguns momentos, algumas eu consegui <risos> pescar durante a apresentação, mas muitas passaram batidas. Então, eu até peço desculpa para quem eu não respondi. Se a pessoa quiser repetir a pergunta, eu ia até alguém comentando aqui que precisaria ser falada a pergunta, porque está pelo celular. Paula. Sim. Eu vou ler. Quem quiser escrever no chat, eu leio. Né? mas quem também quiser falar, pergunta, não tem problema. Eu vou só começar pelas duas perguntas da Estela e da Lilia, então aí a gente volta para suas, tá, Alexandre? É, então, primeiramente, é, o Nilson estou... perguntou, é, lá na apresentação das meninas, né? Eu tenho uma pergunta para a Estela. Esse projeto com o Wikidata será capaz de importar as informações da plataforma Lattes? Então, o que acontece é que a gente já tem tudo cadastrado no catálogo da biblioteca, e para a gente as informações do catálogo das bibliotecas, elas estão muito mais estruturadas e existe uma curadoria também, a gente avalia cada documento que a gente registra lá na, nesse catálogo, então não seria necessária essa extração do Lattes, né? A gente até faz uma extração para poder verificar e confrontar com o que a gente já tem no catálogo da biblioteca, a gente costuma fazer uma extração via coleta LATS, que foi um programinha feito pelo sistema de bibliotecas, só para verificar o que está que faltando no catálogo que a gente ainda não cadastrou. Mas, sim, seria possível extrair do LATS. É, na USP existe o script LATS, não sei se todo mundo conhece. Mas esse script Lattes, ele serve justamente para extrair os dados do, do currículo. E a gente já consegue verificar as últimas referências cadastradas. Mas para esse projeto nós ah, entendemos que é melhor utilizar o catálogo mesmo das bibliotecas. É isso. É, Newton, se você quiser depois comentar alguma coisa sobre a resposta. Aí eu vou seguir aqui para a próxima pergunta que foi o João Alexandre Pechansky que fez, né, ele pergunta, aproveitando que está online Paulo Perneta, é, que sabe muito sobre direitos autorais, como estão montando, né, vocês duas, né, Stella e Lilian, como estão montando a estratégia para justificar o carregamento da revista do INE e dos objetos da ECA numa plataforma livre? Eu não sei qual de vocês duas prefere responder. É, eu, eu posso responder rapidamente. Assim, no caso, essa revista que a Estela pontuou, né, que já é um, um trabalho em curso, uh, é uma revista que é do próprio Instituto de, de Matemática e Estatística, uma revista que não é mais editada. Então, a questão do direito autoral já está contemplada aí, desde que com um termo de parceria que vai ser feito com a AUIC, né, para subir esses materiais dizendo que, enfim, esses direitos estão sendo cedidos para que esteja disponível nesse caso. É, no caso da ECA, a gente tem bastante interesse em trabalhar com a produção intelectual artística, eu acho que tem coisas... É, maravilhosas sendo feitas no exterior, por museus, por instituições culturais com é, objetos de arte, e a gente tem bastante interesse em entrar nesse circuito, mas isso demandaria um trabalho nosso em diálogo com os autores para ter o direito autoral disso e conseguir subir esses materiais. Então, isso é algo que a gente tem a intenção de fazer, mas que, no momento, a gente não está trabalhando. E aí sim vai implicar o contato com quem detém o direito dessas obras, sem, sem sombra de dúvidas, porque a biblioteca ela detém o material, mas ela não detém a propriedade intelectual desse material. né isso. É isso. É isso aí. É... Bom, aí aqui tem... É, uma, um comentário do Nilton pedindo para o Alexandre é, deixar o link para o International Year of Sound, porque não deu tempo de ler o QR Code. E aí a Renata Carvalho pergunta para o Alexandre é, se você poderia compartilhar alguma das estatísticas que você mostrou na sua apresentação. Renata, você é, agora eu não consigo lembrar exatamente quais são as estatísticas que você está falando. É, mas se você quiser é, especificar aqui na, no, no chat. É, e aí tem uma pergunta aqui da Lilian. É, Alexandre, quando o estudante vai editar um verbete existente na sua percepção, a melhor estratégia é que ele use a página de teste e depois copie e cole este conteúdo na, na página já existente? Isso para não perder o que consta já lá? Hum, quase isso. Na verdade, a melhor estratégia é ele utilizar a página de testes, é, com a atribuição feita por grupos, pelo dashboard. Depois, assim que estiver finalizado o conteúdo, então mover a página para o, para o, para o nome definitivo, para o domínio principal, para que seja preservado o histórico de edições. E aqui tem é, mais uma pergunta para o Alexandre. É, os pilares têm muita informação. Então, qual é a duração média para que o programa seja efetivo? Essa, essa pergunta também é da Renata. Não sei se eu compreendi o que tem muita duração, desculpa. É, os pilares. Pilares. Você está se referindo aos cinco pilares? Eu, posso, posso falar? Claro, por favor. Vai, tá. Acho que mais fácil. É isso mesmo. É, numa editatona não dá para abordar tudo isso, né? É um período curto. Daí você traz ah, sim, essa, sim. todos os pilares que tem que ser apresentados ao, aos alunos, aos participantes. E daí eu fiquei pensando na e questão da editatona. De... Sim, aí é, é, existe de fato esse comprometimento temporal. Mas uma editatona é uma é uma atividade mais específica que tem uma duração já pré-determinada e aí você já não vai ter um objetivo tão é, abrangente, como você teria uma disciplina que você consegue delinear um objetivo específico ou, ou mais de um né, para o desenvolvimento dessa atividade. E também na editatona essa in, interferência, essa essa comunicação essa com a comunidade wiki, ela não acaba não sendo tão intensa é, em comparação com a duração de uma de um programa que esteja relacionado a uma disciplina ou um o desenvolvimento de uma atividade a curto e médio prazo, porque aí são várias intervenções, são várias edições, é, existe um grupo já pré-definido com um objetivo final. Então, a, intera a interação e a colaboração com os membros é, estabelecidos da comunidade vai ser muito maior em comparação ao que aconteceria no naquele que ocorreria num dia específico num determinado horário pré-definido. E aí você, além de não ter como abordar todas esses, essas políticas e recomendações, é, a não abordagem de tudo não seria um problema específico em, de, em, em decorrência do fato de que é, o não conhecimento de vários pontos, não, primeiro, não seria impeditivo para a realização da atividade, segundo, pela própria natureza da atividade, isso estaria sujeito a conflitos potenciais e problemas potenciais na plataforma. É, eu sei aqui... se eu, minha resposta foi satisfatória, se no caso não tenha sido, peço para que ela, por favor, é, complemente. Renata, se você quiser é, especificar alguma coisa. Não, só agradecer, foi sim, é, é isso então, seria uma duração de uma disciplina, um, um curso bem estruturadinho, né, e não só, mesmo numa disciplina não seria só uma atividade, né é uma visão para uma atividade mais abrangente. Sim. Então, específica. O que eu apresentei foi mais com esse objetivo hoje mesmo. Uhum, legal. Tanto que eu até mencionei a figura dos facilitadores, do professor, todos envolvidos. E, de um lado, os estudantes, e, de outro, a comunidade dos projetos. É, aqui tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante, é, e até como a pessoa não especificou aqui, quem ele queria que respondesse, aí eu abro para quem de vocês três quiser responder. É, é o Pedro que pergunta. A minha pergunta é mais geral. Como pensar a utilização de projetos Wikimedia no ensino básico? Penso que, por exemplo, a edição e a criação de verbetes na Wikipédia funciona muito bem em um curso de graduação, mas na educação básica as restrições de tempo e disciplina dificultam muito. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, acho que até é uma coisa legal da gente criar um debate aqui, se alguém quiser, é realmente uma questão. Ah, eu queria só comentar que é, há pouco tempo eu estava vendo até um material, um recurso educacional aberto na internet, se eu não me engano é da Nova Escola, e aí tinha todo o material sobre enciclopédia e começava explicando o que, que era uma enciclopédia impressa é, e depois partiu para a explicação da, da Wikipédia e como é, as pessoas poderiam fazer edição e tal, e era um material para a oitava série. Eu não sei para o ensino fundamental é, como seria é, a introdução, eu acho que deve ter uma forma assim de fazer esse tipo de ação educacional, mas eu acho que funciona melhor a partir da oitava série, pelo que eu andei observando dos materiais educacionais que eu, que eu encontrei. É só uma observação mesmo. Eu, eu queria só fazer um, um apontamento bastante rápido a partir é, disso que foi colocado, é, eu acho que a Wiki, ela não te dá uma dinâmica da gente pensar é, na informação nesse conteúdo final apenas. Então, eu vou pensar o Wiki, então eu vou pensar a graduação, que o pessoal já está, digamos, entrando num processo de desenvolver os conteúdos. Eu acredito que dá para inserir a Wiki com muita é, qualidade na, na educação básica, para que as crianças, né, para os adolescentes, entenderem a informação como um processo. Então, o que, que é essa informação como processo? Essa semana eu li uma matéria interessantíssima, de uma uns pesquisadores franceses lançaram num jornal um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina e a prevenção de acidentes de patinete, e como que isso foi é, uma estratégia de sucesso, né? E aí eles fizeram isso justamente para mostrar o que é uma revista predatória. E aí, é muito interessante, de repente, você pegar uma coisa dessas e mostrar para os alunos, sei lá, American Journal of Health, sei lá. E aí, Wikipédia, qual que vocês vão confiar? Ah, o American Journal, tá, tá, tá. O que está na Wikipédia, eu não confio. E aí, de repente, você fala, olha só, o que, que você tem que ver nesse conteúdo para ver a autoridade dele? E na Wiki, a mesma coisa, né? O que, que você tem que ver ali na Wiki para ver a autoridade desse conteúdo? São essas fontes que estão ali... A página de te, de discussão é um lugar riquíssimo para os alunos trabalharem, eu acho também para entender a informação como um processo, né? Então, porque conhecimento tem suas tensões e tem seus embates, né? A wiki provavelmente todo o conteúdo que está ali é representado por essa cultura ocidental da qual, enfim, né, A gente é, enfim, a gente foi colonizado. E aí você entra nessa dinâmica e mostra isso para os alunos, de repente você pegar verbetes de pessoas que estão fora desse, do conhecimento, digamos assim, aceito nesses circuitos e colocando ali, eu acho que dá umas dinâmicas muito ricas, que é muito além de produzir o conteúdo, mas de entender ele como um processo. Eu acho que é muito bacana, sem dúvida. É... Alexandre, não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre isso, não, eu passo para a próxima pergunta aqui. Não, eu achei excelente as colocações da Lília. Né? De fato, é bastante importante o uso da página de discussão, porque lá é onde a gente acaba encontrando né, problemas que a gente nem imaginaria que poderiam ser apontados. Em muitas situações também, as páginas, por algum motivo, ou, é, número alto número de acessos, ou propensão ao vandalismo, ou de vandalismo de fato, elas acabam sendo protegidas, né, ou sendo protegidas, o que impede eh, edição para usuários não registrados, ou seja, usuários que não possuem uma conta. E, então, esses usuários que, que acabam, que são, né, de qualquer forma, a maior parte do público, o né, leitor, eles têm uma alternativa a página de discussão para não só debater com os membros registrados da comunidade, mas apontar os problemas nesses verbetes. Então, é, é uma uma uma das recomendações, inclusive, é verbetes que sejam da, da área de interesse. Muitas pessoas têm o hábito de vigiar esses verbetes, ainda que eles não tenham é, não façam parte do rol principal de contribuições desses usuários, né? E sobre aquela questão da confiabilidade tem até uma pesquisa de que foi que saiu na década passada, agora não lembro qual foi a, a revista, se foi a Science ou a Nature, talvez o João não se lembre, que ela comparava a confiabilidade da Wikipédia com a Enciclopédia Britânica. Isso deve fazer uns 10 anos ou mais. E né, eu lembro que o resultado foi que ela até superava a Britânica em alguns pontos, né? É, mas em alguns, como a qualidade, ou a ela em alguns, como eu não lembro quais, eu acho que a questão de quantidade de informações em alguns aspectos ela ficava devendo, mas na maioria dos aspectos ou ela se equiparava ou superava. Né? Então, esse é um, isso ele só corrobora com a fala da Lilian especificamente. Né? Eu acho que o pessoal já colocou diversos links falando sobre, sobre isso, assim, com ações no, no ensino fundamental e médio. O chat está bem interessante também, depois vocês podem acompanhar. E até é um tema para, quem sabe, uma próxima oficina, né? Quais são as ações dentro do ensino básico, fundamental? É, eu acho que é um ótimo tópico para a gente é, abordar, né? Tem alguns outros, alguns outros países, algumas outras comunidades, é, tem um país europeu que agora eu não me recordo que faz pontualmente alguns alguns trabalhos com ensino fundamental 2, na né, ensino médio ali com crianças né crianças e adolescentes mais velhos e é um programa bastante legal é, é, é, meio que a, a engloba todo o, os projetos de educação ali da comunidade daquele país né bem interessante eu não me lembro agora o nome mas aí eu jogo eu acho que essa é uma discussão muito boa até para a gente continuar no slack se alguém quiser, e aí eu jogo lá o link dessa, dessa, desse programa de educação, que é bastante interessante, tem alguns vídeos, é bem bonito, assim. E aí, agora, só para encerrar, tem uma última pergunta aqui, que, na verdade, eu, sem querer, pulei. É... Cadê? Aqui, que era uma pergunta da Renata. Tem tanta coisa no... nesse chat, que ficou bastante movimentado dessa vez. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta para o Alexandre enquanto você claro. encontra, Giovanna? Claro, é, pode. Alexandre, a gente vai, vai fazer essa oficina com uma parceria em sala de aula e a gente estava com a dúvida justamente nessa página de testes. Se a gente copiar um texto, um verbete a gente, e colar numa página de teste só para fazer melhorias e depois colar de volta no verbete, como que isso acontece? A gente não perde o histórico disso? Não, se, o único cuidado que você deveria ter é no tempo transcorrido entre essa ação, porque você pode ter outras modificações nesse inter que podem ter ocorrido no verbete no, que está já no domínio principal e ao você colar de volta esse conteúdo, você suprimir ou remover algumas modificações que já tiverem sido empreendidas. Né? Então, se o seu é, grupo de trabalho, de estudantes, ele já tem uma certa experiência, e, então, o é que trabalhem já diretamente no no verbete que está no domínio principal. Já. Entendi, era o que a gente estava pensando. Se for para melhoria, trabalhar no verbete que já existe, se for para criação, na página de testes. Na página de testes. Ok. Obrigada. depois movimentar a página de testes para o domínio principal de maneira para você preservar é, o, histórico da, o histórico daquela página. Certo, perfeito. É, tem aqui uma pergunta também para a Lilian e para Estela, que é da Renata. O público-alvo, né? eu imagino que ela esteja perguntando tanto das bibliotecas como do GLAN, né? É, é somente a comunidade USP ou os dados estão públicos? Existem questões de direitos autorais? Eu, eu não sei se eu entendi que dados são esses. Vou supor, não sei, e talvez eu responda errado e aí depois me, me corrige e fala que eu, não era bem isso que você queria saber. É, se a questão, é o que a Estela se referiu sobre a, a inserção da produção é, são dados que já estão públicos né, nos catálogos da, da universidade e que a gente também quer tornar esses materiais públicos nesse universo do Wikidata pelas possibilidades que oferece de mapeamento né, da, da produção intelectual, fazer justamente esse mapeamento dos campos do conhecimento. Então, isso teria acesso tranquilamente. Uh, essa ação consola de aula, nesse momento a gente pensa em fazer com os docentes das nossas instituições, especificamente, então seria, assim restrito nesse circuito. E a gente tem, sim, interesse em fazer editatonas, que aí, sim, pode ser com a comunidade da universidade, mas não só com essa comunidade da universidade, porque... Acho que, inclusive, me parece que é uma forma de trazer a comunidade não só para a Wikipédia, mas, claro, para o universo das bibliotecas da universidade, que estão abertas para toda a comunidade. né As bibliotecas são abertas ao público em geral, uh, num cenário em que elas voltarem a, estarem, a estar abertas, claro. Eu não sei se era essa a pergunta, se não foi. Eu acho que a pergunta era da Renata. Eu não sei se ela quer... Se você quiser especificar, Renata, novamente era isso mesmo, eu queria saber se era voltado só para o público USP ou não, era para todo mundo, qualquer pessoa poderia ter acesso, os direitos naturais acho que vocês já comentaram, né, que daí seria caso a caso Sim, aí é uma questão bem mais complicada mesmo, porque as pessoas se confundem muito, elas acham que está na biblioteca é nosso, não, a gente só tem um item físico, a propriedade intelectual não é nossa Aí é caso a caso, ou se for uma obra que já não tem direito autoral, ou que nem o caso da revista que a Estela falou. E isso deve ter muitas universidades. Muitas universidades têm suas revistas e elas detêm o direito autoral. Então é um trabalho que muitas podem fazer também, sem dúvida. É exatamente isso. A gente vê isso em várias parcerias. Né? Uma dúvida que persiste. E aí agora tem uma pergunta do Paulo, que é o Darwin. Né? A última pergunta, Paulo, se quiser fazer, fazê então, por favor. Sim. Vocês conseguem ouvir? Sim. Ok. Então, é o seguinte... Em relação àquelas apresentações do, do início, em, em especial ao, àquela aquela produção de conteúdos educativos da, da, da Sílvia, do México, da biblioteca, nós aqui em Portugal, uma das coisas que, que nós sentimos mais necessidade, aliás, a coisa que sentimos mais necessidade é a falta de material atualizado para dar formação às pessoas que com editar a Wikipedia. Era, ideal se nós tivéssemos uh, um conjunto de, eu não digo webinar, mas umas coisas pequeninas para aí até 5 minutos, ensinando, por exemplo, a fazer o login, a criar a conta na, na Wikipédia, a usar a política de fontes, a, a, colocar, a usar o editor visual, que é uma coisa que se ensina muito rapidamente, mas podia ser feito. Portanto, vídeos podiam estar uh, dublados em português do Brasil, mas se fosse possível, com a possibilidade de nós podermos sobrepor, a, a dublagem em, em português de Portugal para o uso cá isso era, nós não temos capacidade para produzir isso mas é, é realmente uma, uma falta de imensa que tem e atrasa todos os programas que nós, nós estamos a ter cá porque a, a, a documentação que existe na Wikipédia é um lixo não, não é uma bosta, não tem outro termo para definir aquilo, nem sequer tem documentação atualizada para o, para o editor visual que é o que toda a gente usa agora que é o que os, os estudantes usam e perdemos, um, perdemos um imenso tempo com isso, mesmo nos programas educativos que temos feito, perdemos muitas aulas a ensinar isso. Eles próprios pedem para ter esses conteúdos em vídeo. E, e pronto, era, era para saber se, se havia essa possibilidade de produção desse, desses conteúdos a partir do Brasil, um, eventualmente até em, em cooperação conosco, e ajudamos no que podemos. Mas realmente é, é uma, uma necessidade enorme que, que temos. Finalmente, em relação ao, ao ensino médio, os programas que nós temos feito cá são com bastante mais sucesso do que os programas universitários, na verdade. Depois podemos, eventualmente, noutra ocasião, partilhar essa, essa experiência. Em relação à revista, que tinham perguntado, não tem nada a ver o facto de ela estar fora de edição, o que é preciso ver é, é os conteúdos foram lá publicados, a é quem é que pertencem. Se são propriedade de um instituto ou se pertencem aos autores deles. E a partir daí é preciso uh, libertar libertar os conteúdos com a licença aberta se for para eles serem carregados no Commons e pronto é isso é, eu acho que eu vou também ele é, responder um pouquinho é, de fato né a, a gente tem necessidade de recursos audiovisuais né para ajudar na compreensão dessas dessas páginas dessas, desses conteúdos é, já existem alguns mas eles estão realmente desatualizados é, o Ike Movimento Brasil, né, como grupo, tem tentado... Né, a gente está se organizando para é, produzir esses conteúdos um pouco, né, até é, com a ajuda, por exemplo, do, do Creative Commons Open Platform né, de Educação. É, e, Mas, assim, é uma coisa... É, é difícil, né? Porque vídeo é sempre mais trabalhoso do que um conteúdo. Conteúdo em texto é, obviamente, trabalhoso, mas por outras razões. O em vídeo acaba sendo um pouco mais, porque acaba necessitando de algumas competências de edição, né, de fala, de locução, etc. Mas isso é algo que a gente também tem pensado em fazer como grupo, né? está na nossa agenda ali, e a gente espera que logo mais isso se resolva. Né? É claro que a gente sempre acaba, quando procuram a gente pedindo esse tipo de conteúdo, a gente acaba indicando alguns vídeos mais antigos, até essa página que o Valério aqui indicou, que é uma página de usuário dele, né, que tem vários vídeos bastante bem legais, assim, que eu costumo até indicar também. E aí, é claro, também, é, tem o um pessoal da história da wiki que tem feito alguns vídeos legais é, no próprio Instagram deles. É, mas aí é fora da Wikipédia, mas também a gente convida eles para, claro, é, é, ajudar com isso, quem sabe, se voluntariar. Mas é isso, sim, esses conteúdos são complicados, mas de fato a gente tem tentado trabalhar, né? Não só a gente, como o Wikimovimento Brasil, mas acho que também toda, toda a comunidade lusófona, né? não só a brasileira, mas é, toda a Wikipédia em português. Né? Acho que é isso. E aí, é, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum, alguma pontuação. Ah, eu só gostaria de comentar que eu acho que o Paulo tem razão, assim, e essa iniciativa da Silvia é muito interessante, porque ela fez um repositório de tutoriais e de guias tem tanto em PDF quanto material audiovisual, tem vídeos. Então, está bem interessante o repositório e é da América Latina. É uma união de bibliotecários da América Latina. Até então, não tinha brasileiros. A gente está entrando agora lá no, no mapa de Wikitecários e bibliotecário adora fazer tutorial. É. Eu acho que vai ser... Acho que a gente vai conseguir contribuir bastante com esse com esse movimento de criação de tutoriais e guias, assim. É uma coisa que a gente pretende fazer também no GLAN de Bibliotecas da USP. E é importante ter teu contato, Paulo, qualquer coisa a gente conversa depois. É isso. Só, só realmente gostava de frisar a questão do tempo, porque eles são muito mais eficazes quando são curtos. É. É que são, são compartimentados e não um vídeo grande de dizer como editar a Wikipedia e depois tem tudo por, ah. por lá fora. É muito mais interessante fazer uma coisa model, modelada em, em máximo 5 minutos 10 minutos um, e, e depois em 2, assim, 3 minutos é o ideal. Ah. Seria o ideal Acho que em tempos de redes sociais a gente precisa também atender essa rapidez que a internet se tornou, né? Fazer esses vídeos tirula, né de 1, 2, 3, 5 minutos por aí, né? Inclusive, se fosse possível fazê-los em, em, em 30 segundos, um minuto, em, em coisas assim, mais, muito sintetizadas, exatamente, podia, podia ser colocado no TikTok com um impacto brutal a nível da geração, da geração que, que vai entrar na universidade agora, né? e, Portanto, não é, e não é desprezável, não é desprezível isso. Verdade, vão pensar nisso então. É isso, então, gente, é, com essas colocações, eu vou encerrar essa oficina. É, convido todo mundo a participar do Slack, né? A gente pretende que esse lugar seja um ambiente vivo ali de discussão, perguntas, ideias, projetos. É, peço também que assinem a página né, que eu mencionei na, na minha apresentação, lá no começo, né, das oficinas de educação. E que também respondam aquele formulário, se vocês quiserem, né? Eu vou mandar aqui o link novamente para vocês. E aí é isso, muito obrigada por terem, é, ó, esse aqui é o link do formulário, Para tá quem não conseguiu pegar, é, então a nossa próxima oficina de setembro, né, ela vai ser no dia 16, isso é 16 de setembro, e eu espero vê-los todos lá. Obrigada, Alexandre, obrigada, Lilian, obrigada, Estela, pela presença, pela presença de vocês, elas foram ótimas. Obrigada, obrigada. cuidem-se cuide todos. <risos> Fiquem todos bem, e saudáveis. Okay. <risos> é isso. Tchau, pessoal. Tchau, Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau.